Estaremos apresentando a live em 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Está começando agora a TopCast Show, o podcast mais top do litoral. A apresentação, Jason Ramos. Senhoras e senhores... Ah, hoje é aqui, cara! Oh, eu já tava confundido, tô acostumado com aquela lá. Vamos lá, vem para cá, então. Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao TopCast Show, o podcast mais top do litoral. Eu tenho orgulho de falar isso. Aqui à minha frente, hoje, nós temos o nosso diretor, produtor, dono da agência, o cara que faz tudo acontecer aqui em Torres. Senhoras e senhores, palmas para... Pedro. Vocês não podem ver, mas vocês podem ouvir. A voz de Renan... Boa tarde, boa noite. Ah, o que que é? Hoje eu fiz uma introdução boa pra ti, hein, querido? Não, essa introdução aí... Não consigo nem falar, tô tão... Não, chora, cara. Ô, não, tô não... Quem é tu, rapaz? Tô ouvindo vozes do Além aqui agora. Senhoras e senhores, junto comigo aqui hoje, como convidados também, além do Renan, que vai estar aqui comentando na nossa live, também tem o nosso querido amigo e também empresário, e também criador de conteúdo. Caraca, o cara faz tudo também, Renan. Acho olha que... ele, ó. Olha aí, hein? Senhoras e senhores, Gabriel Constante. Olha aí. <risos> vamos, meu meu. Feito, gurizada. Queria agradecer o Mico aí pelo convite. Agradecer olha o Renan aí. também. É isso aí, vamos pra cima, vamos conversar. É isso aí. Esse sabe, cara. Esse sabe. E aí, Renan, o que que, hum. o que que tu tem aí pra mim hoje? O que que tu, que que tu me conta hoje? Tem uma novidade aí pra me contar? Sabia que hoje ser... é o primeiro dia do meio do ano pra frente? Acabou o meio do ano já, cara. Caraca, é verdade, né? Primeiro meio do hoje ano? É primeiro Acabou junho. hoje, é primeiro de julho. Primeiro de Acabou. julho Acabou. Meio julho, ano foi, cara. Verdade, cara. Aí, cara. Não tinha não, parado pra você pensar Você pensou isso, em então. fazer no inverno academia, já tá passando... Já é. um... Oi, eu que tava lendo ali o jornal ali e vi que, acho que é São João do Sul tá querendo ser a capital da carroça ali, tu viu aquilo ali? Foi de tá lá, né, cara? Jornal. É mesmo Aí de assim? lá, né? Eu vi, tá no jornal ali. É, é eu moro jornal, lá, né? Fato em Foco, acho que é isso, né? Enfim, tá ali, fizeram uma, um negócio ali muito louco, tipo uma reunião, assim, cada um levava a sua carroça e tal. Ô, mano, é oh, sério isso? Sério, cara? Imagina o tipo que fizeram uma claro, renovada. Eu tô, tô falando carroça, um... mas é carro de boi, né? Você... É cada ah, um levava tá. eu tava roça né? tipo, é, sim, cavalo, hein, é, de É carroça e cavalo, Imagina de noite é, é, usa, né? Não, eu não sou profundo. Não sabia disso, cara. Eu que morava. Ô, Renan, depois tu pega o jornal lá quando estiver é. com o tempo. Ah, mas... só pra gente ver Não, é caro, Amanhã tá mãe, eu vejo isso É, amanhã a gente <risos> a volta a gente pega, né eu tava filho? pensando o pessoal <risos> se organizando assim Os bois, os, os animais se organizando pra ir no evento, né Porque ele falou assim, ó, ah, o pessoal levando as carroças tipo... Cara, oh, eu fiquei impressionado, sério, com essa notícia que loucura, Mas né? então tu é de lá, Gabriel? Sou, sou, sou, São sou de São João, João Sul. do Sul Sou natural de Torres, nasci aqui em Torres ah, tu nasceu aqui. Mas né? a minha vida toda morei lá Morei um ano no Pasto Torres também, mas... Tá, mas hoje, atualmente, tu mora onde? Em São João do Sul, São na Vila João. Conceição É bem nas margens da BR-101 ali mesmo, bem na, na beirinha da br Massa, massa, massa. Não, São Jão do Sul é gigante lá, ó, tem Glorinha, tem um monte tem, lá. Nossa. Se tu começar é a andar lá. Não, e outra coisa, Glorinha asfaltada, meu amigo. Quem passa na Glorinha, quem conhece é a Glorinha céu. dois anos atrás passa hoje lá diz não. Não, não reconhece mais. Tá certo. grandão, grandão, é, grandão seu ah, tá grandão. E, e o asfalto é engraçado porque ele, ele, ele faz o comércio crescer junto, entendeu? Mas. Glorinha. É. A Glorinha. <risos> é, mas então, Gabriel, conta pra nós aí. Uh, tu tem uma loja, né? Você tem, uma tem, loja tem roupas, uma loja de roupas, roupas online. E, isso. Tá, mas tem a loja física também Tipo assim, a loja de roupas, ela é na minha casa ah. Até já fiquei um tempo numa loja física Mas sim. daí não rendeu lá na comunidade mesmo Eu voltei pra casa, então ela é uma loja online Só que eu também tenho um espaço em casa sim. Pra estar tá atendendo o público, entendeu? Ah, Quer ir lá provar uma roupa, entendo. ver, só que é com horário agendado daí ah, Eu sim, quero ir lá sim. amanhã, sábado É às porque 10 horas porque como tu trabalha com a internet certo? Tem que estar tá entregando e tudo mais tem... Isso aí, é, eu, é eu sou tudo na rua. Sou vendedor Dono, entregador, Sim, é, cuido das redes, eu sou... trabalha com internet, é. geralmente é assim, é. né? Uh, e que dica tu dá, assim, pra quem tá começando, por exemplo, ah, quero abrir uma loja online, como, como, qual foi os teus primeiros passos, por exemplo? Cara, primeiro, tu tem que meter a cara. Uhum. Tipo, tem muita gente que acha assim, ah, eu preciso ter dinheiro pra começar. Cara, eu, não, eu comecei, tipo, tava zero, zerado. Eu comecei com um cartão de crédito, uhum. uh, posso começar? Falar, não, como vai, começou? Contando, tá. meu, já, já tamo... Não, já estamos contando a história. Né? <risos> então, mas a dica que eu dou é não desistir, tá ligado? Não procrastinar, ir firme, porque, cara, vai ter dias ruins, dias bons, mês, né? Porque a loja conta ali por mês, contabiliza, tem mês que vai ser horrível, tem mês que vai ser muito bom. Então o negócio é não desistir, sempre manter o foco, trabalhar bastante. E como eu tava dizendo ali, quando eu comecei, cara, eu tava desempregado e eu não tinha dinheiro no momento. Isso foi em... 2000 e... Cara, vai fazer dois anos, então 2022, 2020. 2019, 20, é, 2004, 2020. <risos> é, foi em 2020 por ali, até na época eu tava fazendo... Quantos anos tem? Eu tenho 26. Ah, mas é, um empreendedor... Foi no... Tu abriu uma loja em meio à pandemia. Bem isso aí, cara, bem ah, na cara. pandemia. E com coragem, eu fiz um pandemia. podcast junto, em parceria com o Fabinho, e o que a gente viu de pessoas novas, que tipo assim, tu é um empreendedor novo, cara, Sim. cara. De, de idade, claro. né? Cara, muito bom, assim ó conhecimento assim, querer fazer acontecer, né? Isso é muito interessante uhum. e é muito Tati, tá, parabéns, porque não é fácil. Valeu, valeu. É não, é, é complicado. É... Eu vejo a tua stories, depois vai mostrar do teu Instagram ali, Posso fazer o merch, ele faz pics. É. E é isso aí, cara. Daí eu comecei, até a loja me levou a ser também ficar mais forte na criação de conteúdo, Sim. porque o cara tem que Se obriga, né? Se obriga, né? Internet. Porque se eu tô trabalhando online, eu tenho que entregar para eles o conteúdo ali, as formas que eu achei foi fazendo dancinha. Vídeo Sim. de comédia ali, de palhaçada e ah, tal. E que tal. tipo de roupa tu tem hoje na loja pra vender, por exemplo? Cara, agora eu tô mais focado na, nas roupas masculinas. Masculina. Tipo, moletom canguru, moletom careca, calça de moletom, calça de jeans. Ah, mais roupa masculina. esportivo, assim. Mais é, assim, tipo aquelas marcas. Pode falar marca? Pode? pode, pode, né, Renan? Ou não? Tipo, pode falar, tipo pode. Tipo, que eu tô vestido? Não, essa não pode. <risos> é. uh, Nike, pode falar, Lacoste, é Tommy, essas marcas assim, sabe? Que é a agoriza... É mais agurizada, vamos dizer assim. Uhum. Claro, tem umas pessoas que vão lá de 40 também, são mais jovial e gostam de usar. E também, claro, tem a casa jaquetona, camiseta mais básica. É, é multimarcas, confortável multimarcas. Também, Isso, né? isso. Sentido, né? É isso aí. Os bonezinhos da Nike Os também Os bonezinhos né? Eu tô com o look hum. completo aqui da Magrinho Corta-vento da Magrinho Ah, que bacana Calça é, de moletom da Magrinho Boné da Magrinho Só o relógio que não Cueco não. <risos> um tá não É o relógio da Liga Relógio não, relógio não Cara, Até a cueca, a cueca, a cueca, da... a cueca a gente... não, É o pé, Pior que a cueca da Magrinha também. Só, só, só no OnlyFans, Gabriel. Você né? perdi isso. Um só no privado, filho. lá no, nos melhores amigos. O Eric disse que conhece a cueca. Ele falou: eu conheço a cueca. Eu não entendi muito bem. <risos> Como assim, um abraço pro Eric o Eric falando isso. Tá tá assistindo... Eric. Tá assistindo? Tá, no... tá, assistindo? Hum. tá assistindo lá no Facebook, lá. Ah, ali. Ali, Eric, isso isso lá. é, é amigo é de verdade, cara. O Eric é brabo, brabo. Tá ele, a é minha mãe, a é tua mãe e a mãe do gente, As mães têm obrigação, Meu irmão não tá, meu irmão não tá. Achei que tá. Eu acho que só nós aqui. Eu acho que o Eric saiu. <risos> Uma das mães, tá ligado? Nem as mães quer ficar aqui olhando criança. nós, cara. Vada, é brincadeira. Vada, aí, aí ferra, né, cara? Mas antes da gente continuar aqui, então, vamos, vamos puxar o nosso, nosso anunciante aqui, aproveitar que as mães estão assistindo, então, né? Vamos puxar o nosso anunciante aí. Tu consegue... Tem a imagem aí, Renan? Não, não tem? Se não tiver, não. sem problemas. Não, mas tu é engra... o engraçado, pior de... lembra, o pior que lembra? Pior de tudo, não. Pior de tudo ah. é que não tem. Não tem, né? Então vamos, vamos aqui no, no, no gogó mesmo. Mas eu, eu, eu acho, eu acho. eu acho. Tu acho. acha? Eu vou falando. O então, último eu... olhei tu fez bonito, dali, dali, Paulo. O último Ficou tu top achou? O... Aí. Ah, Olha é aí. Ó. Senhoras e senhores, estou falando, é claro, da Casas Vermelhas Aluguéis, que fica no Passo de Torres, lá na Praia Rosa do Mar. Se você estiver interessado aí, conhece algum amigo que quer vir pra praia aí, passar um final de semana, ou então tirar umas férias aí, num lugar de descanso, tranquilidade. Senhoras e senhores, recomendo... Casas Vermelhas Aluguéis. Tá lá no Instagram, tá no Facebook, tá, tá, tá em tudo quanto é lugar, né, Renan? Eu... E ele não achou. Não, eu, eu, eu, eu tinha, deixei aqui, né? Eu deixei eu não é. Achou. É. E complementando é. isso, eu já tive casa nessa praia, onde tem as Casas Vermelhas. Cara, não. uma praia sensacional. Tranquila, tu gosta, tu gosta tem tudo. Gosto, cara. Me criei lá, eu tinha casa lá, minha mãe, é, minhas tias. Vazinha, cara, vai. passei muito tempo lá, tem muitas lembranças boas. É. Até hoje, de vez em quando, eu dou um giro por lá, na cancha e pá... Bah, muito bom mesmo. É, o engraçado é que a gente foi se conhecer, tipo, tu, tu frequenta a mesma praia que eu há, há muitos anos, uhum. né? Desde na infância, eu também, e a gente foi se conhecer aqui. Aqui. Verdade. E pela internet. Pela internet. Você tem só. quantos anos, eu, eu tenho 30. 30. 30. 31, é um pouco tem. 31, fiz 31, agora eu lembrei. Não, eu tenho 25. Eu, tenho 25. Ô, cara, <risos> eu acho que mexeram aqui no meu computador. Não sei quem foi, mas não achei a imagem. Ah, relaxa, relaxa. Já estamos já prometo já tamo, Prometo já tamo pra marchando. semana que vem, se não semana que vem, na próxima e qualquer coisa leia nos comentários aí. Mas, cara, ô Renato, sabe como é que eu conheço o Gabriel? <risos> Sabe como é que ele se conheceu? Ah, foi, foi Peraí, deixa eu perguntar eu perguntar, internet, deixa eu perguntar assim. Jason Ramos, ah, tá, tá. Agora lembrei. Como você conheceu o Gabriel? Não, ele tocou a câmera em mim. Ali, ó. Não, porque foi bem, tipo assim. Não, quer é saber como é que, que conheci, né? ele fez? você fez, né, cara? Que isso? Foi uma ah, noite. Eu tô treinando. Eu tô treinando. <risos> Já pensou? Estou, estou treinando. <risos> tu, o Renan, tu pode fazer a narração, né? pode fazer o um narrador e eu contando a história. E aí eu conto a minha versão, tá ligado? O eu, mas o que aconteceu, o que eu acho que aconteceu? Não, então, <risos> então, uh, cara... Seguimos para outra pauta, vou, vou, vou comercial, não, não, não, vamos comercial, seguir. bota música na rádio aí. Mas é isso aí, isso aí. Como é que tu conheceu o Gabriel Constante? Foi assim, cara, é, eu tava numa onda de YouTube ali, fazendo, YouTuber, e ele tava na mesma vibe que eu, só que tu tinha um canal de skate. De skate. É. Né? E, e eu sempre foi na questão do humor ali e tudo mais e, e, e, e aquele negócio, né o cara tá sempre tentando chamar a atenção de alguma forma aí eu fiz um vídeo não sei se tu lembra, um vídeo de, eu... aqui de Torres ô Jesus, eu só vou te cortar aí que o teu Instagram cortou a live não sei se caiu aí, bloqueou a senha ué Nossa, mas que... estamos ao vivo no Youtube e no Facebook, tá às vezes se ele dá uma bloqueada, tipo, de fluxo lá e... mas volta ou não volta? nós, nós estamos no Facebook e Youtube, depois a gente pode, o pessoal pode Abre aí o aplicativo e se apareceu alguma mensagem. Aí. Você foi bloqueado. Ah, não, nada, por enquanto. É, aqui tá reconectando. Uh -uh. Pode ter sido. Vou, um, vou só uma apertar leve. Stop e Stream, deixa eu ver. Deixa eu tirar todos os volumes aqui. Aí. Bem-vindo à era do ao vivo. Aqui Isso tá é normal, ó. É, ele deu, Aqui ficou zero FPS, deve ter ido e voltado. É, deve ter caído. Mas é o voltado, pessoal né? que tá acompanhando. Ah, Pessoal, que está tá assistindo a gente. É, estamos simultâneo aí na, no Facebook Vai da ser. Rádio BC da Web, no Facebook do Topcast Show, no Instagram agora, porque não sei se estava antes, mas hum. se estávamos e continuamos no Instagram do Topcast é, Show, é, tá. YouTube da BC da Web é, e YouTube do é. Topcast Show. E o áudio ao vivo falando. Tu <risos> viu o lag? Tá, eu pegou eu falando já ali, quase nada. É ao vivo, é ao vivo. Não, é top, delay é top. Quem quiser aí, ó, procura lá no, no. A gente postou nos stories, eu acho que tu botou o Botei Instagram, também. O link. Tá stores, tanto no meu quanto do, do Gabriel, tá lá o linkzinho lá. Só clicar e vai caindo direto no, na live pelo YouTube, que é a melhor qualidade, né? Eu isso, isso. É, é o melhor lugar pra assistir. Não, não que vai deixar vocês bonitas, né? Mas... É, não, a gente não, não faz, faz milagre, milagre né, René? Milagre, milagre não, não faz. Milagre. Mandar um abraço aqui ó pra Luisa Berenque, acho que eu falei certo. O Leonardo Kobe, meu amigo Kobe, tá assistindo a gente. David William, quem mais? Deixa eu ver aqui. Ellen. E, e tá, tem uma galera aqui tá, eu... tá no Instagram? É Eu vou passar eu... do Facebook aqui O Eric falou Sim, a cueca é vermelha <risos> E é verdade Falou mesmo? <risos> não, e o pior Peraí Que cor que é essa cueca? Qual? A minha? É, porque se é vermelha vai dar ruim Olha, tu te liga Pô, Opa, você <risos> é mesmo É vermelha não, não <risos> é ver... <risos> Mas tu queria que fosse? Não. Pessoal lá no YouTube também lá Robert Colares Salve, meu melhor amigo Rosinha, Parceria Ele que tinha um Rosinha. canal no YouTube comigo Oh, o Robert mas grande Gabigol só saudade. como é que era não o nome do teu canal coisa? mesmo era MDUS, manual de um skatista MDOS eu e o Robert que fundemos toquemos um ganhava mano. dinheiro em dólar ganhava patrocínio nunca conseguiu boa. sacar o dinheiro saquemo, saquemo, conseguiu saquemo. Ah, mas vocês eram eu também saque saquei na, na, na época do meu e pro que, PayPal né só que é, é PayPal, PayPal. Mas era 100 dólares né? só que a é, gente é, já atingiu 100 é, dólares só que eu tinha um esquema lá com a Paramaker e, né, eu, não, não eu, era é, eu, eu não quero entrar em detalhes. Ah, sim tinha, verdade. Não quero entrar em detalhes, mas enfim, tinha esse esquema aí com a Paramaker e aí no final de conto, das contas não deu em nada, mas né? <risos> remei, remei, remei, construí, construir, construir, construir. É, Paramake, não, não para. Não. Só que aí parou tudo. parou tudo. Enfim. No, no Instagram é a Luísa, eu acho que é Bank, eu acho que é isso. É, mas tá certo. Oi o William David, Instagram é a coisa mais a melhor coisa do mundo, né, porque não vai nome, não né? vai nome a gente é tem, pega arroba. Deus arrobas mas o William David, mandou um boa tarde ele também tá acompanhando boa a gente, tarde, pessoal William. agradecemos aí a audiência e se conseguirem compartilhar, ajudar aí curta, comenta, compartilha quem tá no Youtube aí, siga o canal Todas as, não vou falar todas as sextas-feiras porque a gente tá aí ajustando o horáriozinho, né Jason? Aham. E talvez sexta, talvez terça talvez, talvez aí venha um horário mais um pouquinho aberto aí, tipo, outras possibilidades né? Porque esse horário. mas aí, toda é... semana também Toda semana. Voltando ao assunto da cueca. Não. Vamos, <risos> Parece... vamos, vamos, vamos explicar, cara. vamos explicar. A gente ficou meio no, no, no meio cueca, da história. Ficou, meio da é, ficou no meio da história, hein? Ah, uh, tu tinha o teu canal de, de skate, skate com o teu amigo e tudo aí. mais. E vocês faziam vídeos sobre. Era. Por exemplo, assim, ah, era sobre skate, mas era ensinando a galera a andar cara, de skate? Era um... Bem, na verdade, era a nossa evolução no skate. Porque a gente tava ah, também era... iniciando, sabe? Ah, daí de... conforme a gente foi evoluindo, tipo, ah, aprendendo... Não sei se conhece essas as manobras, né? Ollie, Flip, sim, sim. a gente também ia dando vídeo-aula para quem tava iniciando aprender aquelas manobras. Bacana. Daí conforme foi ganhando público, a gente foi fazendo quadros, tipo, MDOS Responde. A galera mandava pergunta, a gente ia lá, imprimia no papelzinho, ah, e falava, lia, fazia. E daí foi fazendo vários quadros, conforme foi tendo... Quando tem uma in... galera interagindo, fica mais bacana, aí né? Tu um uns quadros novos a galera interagir e tal. Tinha ah. galera que mandava vídeo... E foi indo sim, tá ligado? É, eu lembro que eu encontrei vocês porque é o seguinte Foi logo que eu vim morar pra cá, foi em 2015 mais ou menos Aí eu pensei, bah, eu tenho que ir uma amizade. amizade aí Uma amizade de alguém que tá na mesma vibe que eu uhum. Aí eu não me lembro qual foi a forma, a ferramenta que eu usei Mas eu consegui pesquisar certinho qual eram os canais da região Que show E aí eu encontrei o teu, tinha mais um, um cara de, de capão O Eric tinha... não tava ainda O Eric não tava ainda não tava. não tava ainda, pelo menos não apareceu na uhum. pesquisa, né? Não tava aparecendo. Mas, mas eu cheguei, nessa mesma época eu também eu segui o Eric, já uhum. já comecei a, a me inscrever no canal dele. Aí tinha o Pacheco, que era o meu amigo, tinha, tinha uma galerinha aí fazendo. Sim. Aí eu, eu fui, assim, me inscrever no canal de vocês, aí a gente trocou uma ideia. Mas eu acho que a ideia veio mesmo da gente começar a conversar e trocar ideia mesmo, foi quando eu fiz aquele vídeo do, aqui de Torres, dos palhaços em Torres. Ah, eu fiz um também. E aí, é, que uhum. daí tu vem, ô oh, meu pai, mas tem mesmo e tal. <risos> meu... Que, que polêmica, cara que loucura. Que polêmica. Eu fiz um vídeo daquele estourou, cara tava Na época tava em alta Sim. E o cara tinha que usar o que tava em alta, né? Eu era fiz, estratégia Eu fiz aquele vídeo de noite Com um amigo meu de zoeira Óbvio que era fake Sim. Mundo, E a galera acreditando que era, que era real Não, meu, fake total, dava pra ver que era fake é, fui com meu amigo e tal nem era Torres botei o nome Torres a gente fez lá no passo e Aham. botou o nome Torres né o Torres vai pegar Chamou mais atenção. Vai chamar mais atenção e deu certo e deu certo porque a gente fez aquele vídeo no mesmo dia eu, eu, eu já peguei o vídeo editei postei fui dormir acordei sem sem divulgar nada acordei com 20 mil visualização do tá. nada eu então, tenho uma história assim também do de um nada. vídeo que estourou cara do nada. depois depois eu conto no, do que vídeo é esse que tu estourou cara já que tu, tu abordou tá então já vamos vamos pegar nessa pegada Uh, tipo, tinha... A gente assistia bastante canal de skate também, já que o nosso foco era skate, para uhum. até pegar referências e tal. E, eu e o Robert tivemos uma ideia. Na verdade, acho que eu tive a ideia e passei para ele, ele gostou, que era imitando skatetubers. Existia imitando youtubers Sim. na época. E a gente pensou, o Qu que tu acha da gente fazer imitando skatetubers? E o Robert baixou e tal. E pegamos os skatistas youtubers, né? Uhum. Que eram mais em alto e tal, e começamos a escrever o roteiro. Tinha tá. um... Ah, tinha... Esqueci o nome dele. Tinha agora. três 3S Skaters, o Skatista BR... O cara do, do... Sobre Skate, o Rod Filmes... Do Insanos. Do Insanos tá o... O, que... é, o Queca. Queca. Queca. O Vertão que... lá, que filmava pra eles, isso, na época isso, isso. e tal. Daí o Robert, não, vamos fazer. Só que a gente fez, tipo, sem intenção nenhuma. Nossas views bate ali, 200, uhum. às vezes 300, mas sempre com frequência, uma galera acompanhando. Tá, a gente fez roteiro, tudo. Eu fiz o roteiro todo e botei o Robert a gravar comigo. A gente gravou e eu botei pra o vídeo fazer o upload, sabe? Uhum. Daí a gente jogava futsal no ginásio, ali da comunidade mesmo, deixei o vídeo fazendo upload e fui jogar a bola. <risos> Daí, quando a gente voltou, deu uma hora, uma hora e meia, duas horas talvez, uma resenha depois né do futebol. Eu cheguei em casa, sabe quando olha aquele sininho lá, não sei se na época era sininho, mas o negócio de notificação do de YouTube? De notificação que tem? Sim. Tava 99 mais. Ué? Ué, <risos> como assim? Postei o vídeo que eu fiz ontem à noite e era sem roupa. Não. <risos> Esse era cagado. o título. Fiz, fiz não era o skatetuber, né? É. Daí, não imitando os skatetubers. Daí, eu cliquei ali, cara. Força de comentário. Hum. Já tinha um skatista famoso também desses que já comentou. Cara, teve um alcance muito é, grande. Isso, isso faz diferença. Daí um na cara época grande vem comenta. Já, né, muda. Pum. É. cara, eu lembro que deu. O que que é isso? Quando eu abri ali no, cara, já tinha umas 5 mil views que não era normal. E Crescendo e muito comentário. Eu peguei. Para época. Nossa, tá tem esse vídeo no YouTube ainda? Né? Tem, depois mas, bota ali Mas eu, eu não consegui Ele achar. tá com uns 80 mil, acho É Imitando Skatetubers Canal MDS Daí Eu peguei e mandei mensagem pro Robert O Robert já viu que ele tinha acesso no canal também Cara, que loucura é essa? Seu é que, tô indo aí na tua casa e ele e veio, cara hora, né? Nossa, Como na assim? hora que ele chegou ali embaixo Estourei, mano Estourei Nossa, aí, mano. bobeava assim Estamos rico pô ah, <risos> Se pior. abraçava, pulava Ô, cara, foi é. muito louco Mas não sei se o Robert está assistindo Mas se lembrar, cara Ô, foi muito louco Nesse vídeo a gente tirou uma grana boa, cara não E pra época, assim Tipo, isso foi em que? Em 2015? 16? Por, aí. Por aí Se não foi 14 ali, é, cara É, mano Pra época isso aí era ô, muito Ô, só nesse demais. vídeo Pra tirar noção, cara Acho que foi Só esse vídeo já bateu os 100 dólares Que tinha que bater ali no bagulho mas, Só esse vídeo, cara. Mas... É, até o, o próprio CPM era. <risos> é, era... É. era mais bem pá. Sim. E... Ah, mas e... vamos mostrar, oh, Renan. Agora eu acho que é a hora. Vamos mostrar as redes sociais do Gabriel. Ah, eu redes tava sociais. procurando. Eu ah, tentando o tava achar o vídeo? Não, não show, show, não show, show, será que tá, tá privado? Deixa eu ver aqui. É, porque eu, eu, eu, eu botei aqui direto no YouTube o é, canal. É, vamos joga... É porque esse computador aqui eu não pesquiso joga muito, joga muito YouTube. Então pega ah, relevância muito, entendeu? Por nada tá privado. Ah, pode ser, pode ser. E eu sou meio tenso, tá? Acaba. Não, tá aqui, tá aqui. Skatubers. Ó, 75 mil visualizações. Ô oh, Jason, ali. faz um favor pra nós aí. Chora. Manda pro meu WhatsApp, ou, ou, pode ser o meu pessoal. Eu vou mandar mas... pro Mico, daí o Mico. Isso, chumana. isso. E vamos às redes sociais, então. Isso. O Pix, então, pra gente passar as redes sociais é... <risos> Valorzinho a combinar depois. Vou falar nem Pix aí, quem quiser doar aí pra gente aí, fazer um, uma livre e espontânea contribuição aí para ajudar aqui na nossa estrutura no, na, na continuação do nosso programa aqui do nosso podcast, sinta-se à vontade aí, tu consegue botar um número aí Renan? Não consegue, né? Consigo? Consegue? Consegue mesmo? Hum... Tenho certeza que tá zoando, né? ele, Não, tá zoando. Consigo. ele tá Vai. zoando, Vou 519 consegue mesmo, eu Vai. acho que ele consegue, 519 91470867 quem quiser manda um pix para então, esse número aí. Vou botar até um entre parênteses aqui. No número aqui. Manda um pix é, que pra que ajudar é? os guris aí, pra o, gente o, continuar o, é? o Esse pix é aquele, é aquele que tem que sempre botar um zero no final, que não funciona direito, né? Não, não tem que, é. que botar zero nenhum. Bota é. zero, assim então você bota duzentos reais um, mais no... um zero. Ah, é sim, ah, sim. Entendeu? O do valor. ah, sim. Entendeu a jogada? Agora entendi, entendi. Tá, vou te mandar o link aqui que ele, que ele me mandou. Olha a data, olha a data. Nem olha a data. Quando foi o ano. Mandei pro, pro teu, tá? ABC. Há cinco anos. Caraca, cinco anos. Foi em 2017, então. Isso. 2017, ah, é. Isso. não foi tão. mas é o comecimentos, né? 991 470867 Isso, 9. Ah, é isso tá. aí. a câmera que aí. tá filmando nós agora. Olha é cara, ali, hein? É a, agora, não, a bonito, câmera central. Né? Ficou bonito aí, ó. A central que tá filmando nós Quem agora. Quem quiser mandar um Pix ajudar a galera aí, ó. Por favor, manda pra esse número. Ele nome. não é brabo, né, cara? O cara é brabo. É. Bravíssimo. O cara não, não é qualquer um que monta o estúdio, bota quantos... Tem 18 podcasts? 19? Quantos ah, tem? Não dá curso, né? Eu, se fizesse um curso, tá, eu comprava, cara. Tá dando curso. Tá mesmo? Tá dando curso. Pô, o senhor me amarra muito nessa área, mano. Né? Não, vamos... vamos fala, vamos, vamos. fala. Não, não, é porque daí... aí Sai é, fora é daí. Não, é chato, né? Porque daí, tipo assim, já, já tem o Jason aí que é chato, né? Daí, falo, aí acaba com nós, hein? Caraca, quem é o Jason? Aqui eu sou o micro. <risos> Jason é só pra minha mãe, hein? Deixa, deixa eu... Tá bom o microfone aí pra vocês? Tá bom, tá bom. Não, tá bom, tá bom. A, eu abaixei aí. O Renan, eu pra quem abaixe. não sabe, ele não quer falar, eu falo. O Renan, pra quem não sabe, ele tá, tá disponibilizando aí em breve. Já tá disponibilizando ou é em breve? Já tem algum conteúdo. Já tem algum conteúdo. Ele criou o Clube do OBS... É isso, né? Isso. Tudo Top. do OBS. Ele ensina Nossa. o cara a fazer uma live que nem essa, assim, com multicâmeras ou com uma câmera só. Ele te ensina da forma que tu tiver. Tá, e uma pergunta. Tipo, eu queria fazer, começar a fazer live de games. Isso vai ajudar bastante, né? Porque o OBS também, faz pelo... Também dá. Show. Exatamente. Show. Eu, tô, eu tô só duplicando uma cena. A gente não programou isso, né? Então, demora, assim, umas, umas duas horas... Né? <risos> Vocês têm compromisso amanhã? Não sei por mim, mim fica até meia noite aqui. porque para no pra hoje, né? Não, não é. sei se vai dar, né? Mas. Tudo vamos... um chá, eu tomando um cafezinho. Chazinho, Mas Deixa eu uh... botar bem perto aqui, ó. Pra esse, dar esse vídeo, por acaso, ele tem alguma musiquinha, alguma coisa assim que a gente possa abrir ali uh, e ficar por. Porque vocês. As... Ah, pode ser a intro. É, você não vão... Como é que é o nome daquele negócio que faz é, o som? Não, tira, tira o som, tira o som. Tira o som. Só mostra imagem, é, a imagem, a gente comenta por cima. Porque, pra não dar problema com direitos autorais, copyright e tudo mais. E já saiu o som já. Na verdade, que como o um Abriu o vídeo. Agora. Não mostra muito, só mostra uns 10 segundos ali, pá. Abriu o vídeo e já saiu correndo aqui o... o... Deixa eu só... Deixa eu tentar bloquear o áudio. Não é agora. correndo, mas é de skate. <risos> Eita. Que que Eita. É, Minha cara parece também enxadinha lá, né? aí, ó. Vamos ver se deu certo. Beleza, oh, ali, olha aí. Que que viu? é ali, aí, entro, Ele entro. demora, mas quando ele faz o trabalho, é... faz olha defeitos. ali, olha Nossa, ali eu sem barba nenhuma, cara. Tá não, já Caraca, pode cortar, já era era novinho <risos> mesmo Ó, aí. Eu olá, e o Robert, olá. na intro. Ah, sem uh -huh. barba nenhuma, cara. Sem nenhum pela cara. Uh -huh. Mas hoje... Hum. G... Quantos horas tinha ali, Gabriel? Se faz 5, tinha 20. Não, nem. acho que foi, talvez, né? Não, não mas a, a tua barba melhorou bastante. Já tem quase o dobro que tem ali nessa <risos> Violãozinho lá na parede. Ali. Violãozinho. quadrinho eu falei... que pintei lá atrás, é. Deixa, deixa ah, eu... era, pra quem não sabe, antigamente era, era assim mesmo, não tinha tanto profissionalismo não, não. assim, não era Depois era, eu comecei, depois assim, de puxar uns vídeos mais aí. Eu também, quando eu comecei, cara, eu não tinha tripé. Bota mais pra não tinha frente, bota mais frente. Eu botava a câmerazinha que eu tinha comprado. Ó, aí a gente já tava imitando os caras. Deixa eu voltar Primeiro, um pouquinho. Quando eu comecei a gravar, eu botava. <risos> que massa, mano! Eu botava. <risos> eu, não, eu, eu pegava a câmera emprestada, que eu não tinha, né? Aham. Uh -huh. Com que e câmera vocês eu preciso assim? Cara, essa aí eu acho que era minha Sony Action. Já era bozinho. Eu tenho até hoje, cara. Aí, ó. Eu não tinha tripé, eu botava em cima de livros, cara. Cabelo igual o meu, ó. <risos> não, eu tenho uma peruca. Ah, <risos> ah tá. no dia, no dia tiver, o dia que tu tiver. do o dia que tu tiver. Mas tá vendo assim. os videozinhos ali, como é que funciona e tal, ó. Pode filmes. Vou passar aqui mais ou menos, ó. Aí, ó. Pá. Você não deixa eu vou... vocês estão só falando sobre... É, não, não nós já tava imitando tava imitando O jeito deles, dos caras ah, e tal não, Ó, o não, Robert não, ali não, emitendo, não, ó. Não. Deixa, deixa eu voltar aqui uh, abrir aqui, ó, vai aparecer o canal de vocês aqui ah, Que tá aqui, ó, tipo... E esse canal ah. tá ativo ainda? E, não não cara, dá pra cara eu nunca mais botei nada não Tipo não, assim, depois... Mas não pretende voltar algum dia? Cara, Pessoal tira tipo print com depois. games, tá ligado? Online uh, Como que eu vou dizer? Live de games Talvez, mais pra frente Ali, o Robert me abandonou, cara Começou a namorar ah, normal, nossa Não normal. é, daí eu comecei a fazer sobre carro Que também deu certo, cara Teve ah, um vídeo meu que foi assim. estourado, não sei se tu já viu Que eu tinha um Celtinha que eu comprei, só que ele tinha um problema na porta Tipo assim, se eu encostasse a porta e não baixasse o trinco por fora Ela não trancava E deu fazendo meu carro vlog Fui entrar no viaduto, a porta tava só encostada, cara Caraca, Na hora que eu fui entrar no viaduto A, a porta, porta abriu. abriu Cara, se tu achar esse vídeo aí é muito hilário, cara E Caraca. foi tudo espontâneo mesmo, cara. Bem legal, bem na hora que eu fechei não, não, não precisa Esse vídeo deu uma estourada legal Não estourada, mas na época deu um Pum, subiu rápido, sabe Tu não tá incomodando, fica à vontade Temos mais dois minutos de live Vamos não Depois eu comecei fazendo um carro que eu comprei As modificações dele também dava bastante visualização Eu botava som, rebaixava, sempre gostei de fazer isso É um conteúdo que hoje eu tenho acompanhado mais Sobre modificação de carro Esse tipo de coisa, é massa Eu peguei isso bem no início, só que procrastinei também E parei, tá ligado? podia estar estourado hoje, mas... Se tivesse continuado lá naquela época... Mas tu tem um propósito, né, cara? Eu acredito assim, que tudo tem um propósito. Talvez é, se eu tivesse parece. estourado lá, eu estaria rico lá e não teria lá. <risos> que... ele, ele mesmo levanta a bola e depois ele mesmo sorte... joga pra fora. Pensa num azar na sorte, né? <risos> Ai, que viagem, cara. Te entendo, é, Gabriel. É isso aí, cara. Agora... Não tá tem que batalhar eu... mais uns 10 anos, Tu, agora. tu lembra qual que era o, o, o título do vídeo? Porta do carro abrindo, um negócio assim. <risos> Vai Não, ter boca, deixa deixa, assim. deixa, deixa, Meu carro, meu carro novo. Ah, é por perto, uh, tá andando por perto. de cueca vermelha no céu. <risos> Essa cueca fez sucesso, né? <risos> Imitando skate. Vamos mostrar as redes sociais assim, ó, dele. Meu primeiro tem... carro, porta... Abrindo? Abriu Achou? com o carro andando É isso aí Ah, deixa eu cara, só eu Não, falei que é bravo, cara. cara Cara, é bravo Não, deve estar tá saindo áudio Tudo duplicado na live, né Pessoal Nossa, tomara que não Deve, da, deve não, dar não. Mas se a gente pegar esse áudio aí E repostar Não vamos ganhar dinheiro Já falou, já deu a dica Olha, Abriu até a tela do, do Renan lá agora Sem querer Não, é que eu. O... Pareceu Ô meu, meu rei Eu tava o... Pareceu o um Olifano dele per Perdoa nós aqui Oh, os outros podcasts também foram assim? tudo? Não, não. <risos> não, não. Ah, só o tem... meu, cara. Não, esse aqui que tá bem organizado. Esse aqui <risos> não. esse aqui a gente se preparou muito pra fazer isso. Assim que é, é bom, cara. Tá assim, bom. assim que é bom, é ao vivo. Não, mas tá bacana, é. tá bacana, cara. Pô, é legal trocar uma ideia com alguém que, que me entende. É. Assim, né? Com o Eric foi assim também, quando, é. quando a gente trocou a vi. ideia pela, pela, pela com primeira Com vinheta vez, e né? tudo, olha só soltei a vinheta na hora agora, olha ó, aí. É. Olha aí. Tomara eu que seja mesmo. o vídeo certo Pelo amor de Deus meu Vamos ver bem. Eu Fala já pra vou frente, saber. Eu saber Eu quero tô... escutar É bem assim mesmo Daqui a, é. a pouco Nossa, ali é cara mano. O cara é malarca Como é que é Sem cheirãozinho. <risos> cara Pô, é da, da Nike, né? Nike, Sem Nike, né? Da... Será que é da Baguio Store? <risos> <risos> não, nem imaginava ainda. Aí não era ainda Olha ali, cara Que loucura Pula pra frente Olha o cenário arrumadinho ali cara, atrás cara, Olha lá, as coisas do pai Vamos parte que realmente Eu quero ver a porta Bota um pouquinho Não é tanto, não é tanto Não é tanto Menos, menos, menos. Acho que foi aqui, ó Não, não Aí, eu tô saindo, quer ver que aí eu vou. Olha, ali ó. ali ó, a porta, a gente... viu, olha lá? E caraca, a porta já. Só tava... que eu não anotei, já tava aberta, né? Olha tava... ali, agora. E Sim, agora? tava Olha ali. Não, caraca. Se... Se... Olha ali, eu não mas, sabia o mas... que fazer, cara. Ah, mas era só tu assistir o vídeo, tu ia saber que ela tava aberta. <risos> ah, ah. Olha ali, pulei pro lado. Olha a cara, cara, de caraca. nervoso, porque não foi. Não, eu já eu fiquei o cara... carro do lado. Sim, meu Deus, li uma moto, mas. Olha olha olha, olha cara, Passa o que agora, Zé? Tá, só. mas ali tu conseguiu fechar a porta e Consegui. mesmo. Eu parei pra comentar o bagulho mesmo, só a hora que eu paro o carro. E deu, comenta o bagulho, que deu, tipo, respirei, tá ligado? Caraca. Olha, desliguei o Celtinho, meu primeiro carro, esse aí. É, não, tu falou que... Celta, que ano era esse Celta? Hã? Que ano era o Celta? É 2006, até que era... 2006, já uhum. era. Já era fake, no carro de som lá atrás. <risos> <risos> volta ali, Ana, volta cara. ali, volta ali Ó, na porta dele. O, o o o, o, ali o YouTube, é cara. YouTube é sensacional, né, cara? Tipo assim, olha só, guarda um vídeo desse pra gente isso. Pô, né, Pô, cara. Olha verdade. Quem, quem diria, né, cara, o tu milionário e tal, tava nem de é Celta, daí, né, velho? Hoje aí, ó, com cara... loja, empreendedor, chegou de BMW, é... até <risos> se tu puder me emprestar. Vou deixar o carro. Eita, agora! Ô, oh, sorte que não tinha ninguém, cara, sorte não, mas... que não tinha ninguém passando, cara. Não, já pensou, ó, a pessoa andando e tu passa Deixa do lado, a lado do assim, carro. a porta não, do não. Será, que, será que a porta do carro tá aberta lá? Não, se tipo... baixar, gente tá dentro Pera, do carro. Entendeu? Entendeu a porta aberta? então. Do não, lá, tu já tá pensou, animado, tem alguém do lado, caminhando do lado assim, ó. E, e daí, daí a ele porta, passa né? e a porta só voa. <risos> não achou? Não achei, cara. Ai, cara. Não tá aqui não. Ah, tá aqui, achei, achei, achei tá tudo dominado. Ai, cara, que. É que viagem, o bolso dessas cara. calças de moletom são bons, são uns bolsos bem reforçados, bem fundos. Onde é? que te compra essas calças mesmo? Cara, na Magrin Store tu encontra essas calças oh, de moletom. Olha aí. <risos> Vamos mostrar as redes sociais dele agora? Ah, boa, boa. Agora boa, boa. sim, agora boa, boa, boa. sim. Agora boa, boa. Me dá um tempinho aí que agora tem que voltar tudo, né? Já consegui aqui, pessoal. Ah, olha aí, viu? É, é, aí, ó, é muito Gabriel, bravo. underline constante, sigam lá. Esse é o principal, onde eu posto vídeo de palhaçada e comédia, de coisa arada. O que que tu posta aí? É mais coisa pessoal mesmo? Cara, ou... eu tento buscar o que tá em alta, tá ligado? Sim. Eu vejo um vídeo assim, bah, esse vídeo tá, tá estourado. É tipo hoje... aquele do carro eu vi que tava em alta, eu postei ontem e já tá com 5 mil. Ah. O da esquerda é? É, o do carrinho lá, Bacana. É esse aqui. É. Tipo assim, eu tô com meu Corolla andando de boa, vem ah. um quid dando seta pra, pra ultrapassar. Eu pego e acelero com tudo. Sem áudio não vai dar pra entender direito. Mas com áudio sim, eu sim. Tá ligado. Entendi. Nessa pegada. E daí tem um também da. Bota o da Dancinha, ó, que foi o que mais bombou. Depois se quiser, eu. É o primeiro ali, ó. É isso aí. Aqui? É. Esse sim, tem dois milhões. aí tem 2 milhões. Ali? 2 milhões de visualizações. Cara, cara a história é... desse vídeo é muito larga. Depois você já puder emendar a e contar. Semana dos homens tá chegando. Semana Santa. Foi bem na Semana Santa, semana Santa que Santa. eu fiz, cara. Isso também acho que ajudou a alavancar, tá ligado? Claro. Olha ah, ali, não dança. Olha lá. Tudo montado. Jogou, jogou com o algoritmo, legal. Olha lá, perna grossa, calça ah, Quando falou sobrado, não dança, eu não precisava nem falar, eu tava vendo aqui. <risos> Gabrielzinho, aqui, teu perfil. Esse pessoal, o pessoal aí pode seguir. Tira um print da tela, se não conseguir acessar agora, está aqui. Não, Gabriel, Gabriel, Gabriel né? constante. constante, constante. constante. É, se botar Gabriel constante, nem precisa é, underline, já apareceu. Vai ter uns 40 aqui em torres, cara. Quantos parece? seguidores <risos> ele tem lá? Quantos? 19 mil isso? Né? 19, uns quebrados. aí aí, 19.5. Influenciador digital, top, top, E top. agora, eu tenho que achar o outro Instagram, né? Magrinho. Agora temos aí a loja dele, a loja. Magrinho, é, me dá uns dois minutos de estar aqui na tela. vai oh. oh. o cara é brabo, né? Já tava sim, engatilhado é. já tava engatilhado. E eu tava seguindo os dois, você viu Sara? Oh. Sim. Não sei se vocês perceberam, mas tava seguindo os é. dois. Antes de começar, ali ele <risos> pá. Até aí, curti ó. a foto da cueca vermelha lá no outro, depois o pessoal <risos> no, pode. No pediu Pede da Magrinha um só tu, tu posta o quê? Mas é, é Foto, foto das roupas, assim, mas foto... eu também faço bastante rios. Cara, eu hoje em dia tá muito alto. Chama muito, muita gente. É, hoje o. Olha lá, o Rio de Palhaçada. Lá. Pelo, pelo Reels, uhum. né? já, já faz algum tempo já que tu tá. Já fazendo. Vai fechar conteúdos. dois anos. Começou é. bem na pandemia, né? Guerreira, guerreira, uhum. minha amiga. Bem na pandemia, cara. Oi, a pandemia que me alavancou com essa loja online, cara. Porque tudo começou a ser muito online. Então estourou demais, cara. E quais são os teus maiores clientes, assim. Não, não, não, não, não, não, não tô dizendo o nome, mas por exemplo, assim, um perfil, por exemplo. Ah, geralmente é realmente. É, é homens, é. Não, é. Homens, e vou te dizer. Cara. Não, e vou te dizer, sabe. O jeito de andar. É que o perfil do teu cliente. Aqueles né? de andar maloqueirão, pá, uhum. brinco. Esses são os que mais compro, cara. Pra te ter noção. Às vezes tu achava, achava é gravatório. É o cara que junta o dinheiro o mês é, todo. É mais agruzado, do meu estilo assim, ó. Agruzado do meu estilo, vai lá. Magrinho. Magrinho, é. Vai lá. Ah, mas tem roupa pra. Essa piada gordinho. todo mundo faz, cara. <risos> tem, tem, tem. Piada ruim tem. do pavê. Né? <risos> Tem, tem, tem também pra gordinho, pra magrinho, pra fortinho, pra todo mundo. Tem pra todo mundo. Pessoal, então... Ele, Ele falou pra tem magrinho. pra gordinho, olhou pra mim, tá ligado? Não, não, não, não. Acontece eu muito, muito Mas conta aí pra gente, então, tu não chegou a concluir a história, como é que tá. começou. Tu começou na pandemia. Quer que eu conte a história do vídeo também, de 2 milhões, ou conto depois, conto primeiro da loja? Da loja. Tá. Agora que estamos falando da loja. Da loja, cara, na época, uh, vou começar bem do início, eu trabalhava no mercado, uhum. ganhava bem até... Fazer todas as funções no mercado e tal E meu pai tava com a ideia de abrir uma roça de morango E daí eu pensei assim Cara, eu vou largar do mercado e entrar de cabeça Com ele na, na roça de morango ali pra ajudar ele A montar, porque tem monta nós queríamos montar toda A estufa, uhum. tudo desde o zero, sabe Eles não concordaram muito com a ideia, né Tipo, ah, pra que largar do emprego e tal Pra fazer isso e tá, mas enfim, fui lá e me larguei de cabeça Larguei o emprego, peguei a rescisão e tal E comecei a montar A, a estufa de morango E tal, pra trabalhar nisso e nisso, claro, eu fazia alguns bicos Nunca me apeguei em nada, cara Trabalhava de garçom, motoboy Sempre me puxando, cara Enquanto tava montando a roça e tal E nesse meio período veio um amigo meu que eu comprava a roupa dele Ele era da Vila São João Até quero mandar um abraço pra ele, o René Bruxo, devo, cara, favor pra ele até hoje Porque foi ele que me impulsionou nisso E ele começou a trabalhar no atacado E ele mandou mensagem pra mim Cara, o que que tu acha? Eu sempre fui dos briques, né? Das vendas O que que tu acha de começar a vender roupa? Eu parei de vender roupa, mano Não sei Não sei ele assim cara é uma boa eu tenho umas marcas que estão agora entrando em alta na época que ela coste tome tava uhum. tá ligado bombando eu cara mas pior que eu tô agora tomei de dinheiro porque eu larguei do emprego e tal eu pagava aluguel eu morava no passo nessa época morava no pastores pagava aluguel tá ligado conta internet conta de luz e coisa uhum. ele assim não cara mas eu faço um cartão de crédito para ti ali a gente parcela e tal Daí eu conversei com a com a mulher <risos> e ela não podemos tentar Cara, minha primeira compra, 740 reais e de roupa. Tudo em qualquer <risos> Primeira compra, 400, oh, 740 em quatro vezes, tá ligado? Cara, Com medo, né? No meio da pandemia. Sim, claro, no meio fiz, da pandemia, tem bem que, lembrado. Tem que, é aquele negócio, tipo, tu investiu e eu tenho que ter esse retorno esse mês, tem que vender. E tu se botou numa obrigação. Antes de chegar as roupas, ia chegar rápido, eu chegar uma semana, já criei um Instagram, bem rápido. Por que Magrinho Store? Tinha um cara que eu assistia, que era de São Paulo, Gordinho Lanches, o Instagram dele bombava. Daí eu pensei, Magrinho, Magrinho Store. Pum, criei o um Instagram, Magrinho Store, e já comecei a lançar as fotos antes mesmo de chegar as mercadorias, porque eu sabia o que ia chegar. Tu já tinha o catálogo. E daí, claro, repostava no meu principal, que era mais forte. E, claro. cara, antes de chegar a galera já apoiando, pá, que hum. massa, eu vou querer, não sei o que, não, daqui a pouco uma, uma semana chega... E movimentando, é, cara, isso é importante, só apoio. chegou as roupas. Não, eu não quero mentir, mas em uma semana, duas, eu dupliquei o dinheiro que eu investi hum. e vendi, cara, quase tudo assim. Ficou Nossa. uma ou duas cuecas vermelha entendeu? É. <risos> imaginei. Cara, vendi quase tudo. Eu falei, opa, acho que dá pra acho seguir, dá, né? Dá pra seguir. Renanzinho, mais uma comprinha. Laguei a vista já. Porque, tipo, de 700, vamos supor, eu dobrei 1400. Já lancei milzão, assim, tá ligado? A vista. Chegou. Mais uma, duas semanas, vendi tudo. Eu, ó, oh, tô fazendo dinheiro, de 1.400, 2.800. Já dobrou de novo. Cara, e comecei, comecei nessa pegada, pôs só compra à vista, uhum. consegui quitar os cartão. Nisso eu também trabalhava com o pai, entregava morango, já era uma renda extra boa. Claro. Consegui bastante cliente pelo, pelos grupos do Facebook de Dei. morango. Dei. Fazia Dei. motoboy, pai, né? não me pegava em nada. O, é? o segredo, pai. É. O segredo eu acho que é esse, é tu nunca ficar numa coisa só, é tu cara, jogar em várias coisas. tem mais. gente assim, por incrível que pareça tem vergonha às vezes de trabalhar de motoboy, de trabalhar de garçom, cara, eu nunca me apeguei em nada. Se precisar, qualquer coisa eu, eu fazia. E porque não, não é ter vergonha? É um serviço, cara, qualquer, tá ligado? E... Sempre nessa lida, e foi aí, cara. Daí depois, quando eu vi que tava fluindo bastante, a galera queria vir em casa monta, ver roupa e tal, eu montei um espaço na sala de casa ali do do Pastor. Era uma casa pequenininha, mas montei espaço, botei uma prateleira ali, pá com as roupas, e cara, foi assim, comecei a movimentar, movimentar, movimentar, fazer bastante, bastante não, mas comecei a fazer uma grana legal, comecei a conseguir viver disso, vamos dizer assim, sim. Uh, mas os morangos também sempre deixei como uma renda extra, pra até ajudar o pai e tal, depois a minha cunhada também começou a ajudar ele a entregar e tal, e foi indo, foi indo, depois eu até pensei em alugar uma peça no Passo de Torres, no centro, sabe o posto, posto Bataclan ali, uhum. bem antes da ponte, sim, ali sim, tava sim. saindo umas peças comercial e eu fui conversei com o cara para fechar o contrato com ele só que por causa da pandemia atrasou muito atrasou muito atrasou muito teve até meu pai falar comigo a minha mãe tu acha que é tu acha que dá para abrir uma loja tipo na pandemia e tal tu acha que é, vai valer a pena arriscado daí batendo na batendo na cachola, né? ah, hum. será mano será que eu vou conseguir e tal e nisso na época eu tinha um mob 2018 um ano bom eu peguei e vendi para investir na loja a porta tipo, a tipo... <risos> esse não esse não esse era novinho zerado e daí investi ali, uh, vendi pra investir na loja e tal. E daí tava entre isso, será que eu alugo uma peça ou não? Será que eu alugo uma peça ou não? E foi aonde meu pai deu a ideia de eu voltar pra essa minha casa onde eu morava, porque ela é bem grande, ele já não tá mais morando lá, ele tá num sítio. E tinha uma sala bem grande. O que, que tu acha de abrir a loja lá? Uhum. Tipo, tu monta um espaço bem legal lá. E continua vendendo online, recebendo a galera lá. Tu não vai gastar com aluguel, não vou te cobrar aluguel. Então eu pensei, cara, já que estamos na pandemia, claro. não vou pagar o aluguel de casa e nem de loja, entendeu? E foi o que eu fiz, cara, e deu muito certo, acho que foi em junho, julho muito certo, vendi muito bem e tô até hoje, até que eu tive umas experiências de lá na própria vila, tinha uma sala comercial que era do meu tio mesmo, lá do mercado Sim. eu tentei ir lá, aluguei e tal, pagava por ele, pra ele por mês, só que eu achei o público muito fraco de lá, é uma comunidade pequena, sabe? Sim. Então o que, é que eu pensei? Tempo é dinheiro, né cara? Então eu ter que ficar das 8 da manhã às 6 da tarde aqui e, e o movimento é pouco da, da galera da cidade e, e tu fazendo outros corre também? Ah, Sempre faço já não Daí eu pensei, não, fiquei quatro meses lá não valeu muito a pena. Claro, Sim. pagava aluguel a galera que vinha ali, mas era muito fraco. Pra mim, tempo é dinheiro, cara. Essa é a minha dica. Tempo é dinheiro. Sim. Então, larguei de lá, voltei pra casa, abri a peça de novo em casa, que eu tô hoje. Vendas online e tô nessa pegada, cara. Até hoje, graças a Deus, tô vivendo com isso. É isso que me mantém, paga hoje, minhas contas. Hoje, tu tá só com a magrinha store ou tu ainda tá fazendo outros corre que nem... Que nem cara, você. um corre é... O meu Instagram, que é bom, às vezes vem umas parcerias. Uhum. Tipo assim, ah, vem um... Esse dia eu veio tipo um negócio de X, tipo, me oferecer e tal. Eu fiz umas propagandas pra eles. Trabalho com isso também. É digital influencer, né? Sim, sim. Que pode, daí pode, faz... pode falar o nome, meu, meu, meu, Gê, é, eu Jesus, deixa eu falar o nome. Falar. pessoal que te apoia aí, a gente tá aí pra ajudar. Não sei se tu ainda é parceiro deles. Não, mas... não, não, não, sou mais, só. Então, sou mais. Mas fiz uma parceria e tal ali, desconto, coisa arada E tô aí, quem quiser parceria, esse é um método também de, de uma renda, né? Sim. Outra também que eu faço, cara, faço muito, é Brick. O que é brick? Comprou aqui e vendeu ali. É <risos> aí. Eu vou lá, vejo alguém. Cara, o pessoal que é mais triste pegar, tu vê que uma pessoa tá meio apertada. Tu vai oferecer um negócio, ah, tô vendendo uma TV a 500p. Ué, mas por que 500 tão barato? Uma TV boa, vamos supor uma Smart TV, 32. Uhum. E tu vê que a pessoa tá apertada, tá precisando. Esse é o melhor brick que tem. Que tu vai lá, pega uma TV de 500 e vende por 1.000, 1.200. Tu dobrou o valor e coisa. Eu faço muito isso. Fazia muito com iPhone também. Pegava iPhone, claro. Pegava iPhone... Via, configurava, via se estava bom, passava tu, pra frente. fez um Levantou um caixa com a Magrinho e conseguiu fazer, tipo, um oh. outro investimento pra não montar tudo também nessa loja, né? Isso. Porque daí você conseguia, tipo, ah, aqui tá essa semana semana aí, dia dos namorados bombava, ficava na loja isso, só, exatamente quer, isso, Rádio ABC da Web, olha aí, ó dica do rapaz <risos> arrasta né? pra cima arrasta pra cima. O empresário, <risos> já pô já fiz também, marketing digital, bem lembrado vendia os cursos, tipo, o curso... O teu curso, tu tá vendendo por alguma plataforma assim de... A gente tem disponível na Hotmart. Isso aí, já trabalhei com Hotmart, Eduz, Monetize. Já levantei vários produtos, vendi muito bem, já fiz muito dinheiro. Uhum. Grande, assim, também com essas... Não sei se tu tá meio por dentro como funciona isso, mas é venda de curso e tal. Sim, sim. Uma pessoa cria um conteúdo que nem ele e eu vendo pra ele, tá ligado? E faço meio de campo. Já criei um curso meu, que era um curso, era uma lista de fornecedores. Tipo, como eu já tava nesse nesse nesse meio né hum. eu tinha vários fornecedores eu fiz uma lista para quem queria começar a empreender e já ter os fornecedores tipo na manga ali tá ligado Bacana, tipo, quando tu vai começar uma loja de roupa tu precisa de fornecedor claro então tipo vende bastante também esse curso só que eu tinha uma parceria com um amigo meu e ele meio que meio que não desistiu assim não, não continua ele também tinha um serviço dele Sim. e eu sozinho sobrecarregou cuidar da loja cuidar da criação de conteúdo e cuidar desse produto que tu tem que estar tá atualizando tem que estar tá, uh, tipo alguém que compra tu tem que dar um suporte então, eu também acabei deixando de lado, mas era uma... era top, tipo... Então, e como é que tu faz pra dar conta falando nisso? Porque, tipo, cara, é muita função. É realmente, é trabalhoso, mas também ao mesmo tempo, cara... Cara, pra te falar a verdade, tipo assim, atualmente, como é que eu tô? Eu tenho um filho, tá? De um ano e sete meses. Uhum. Durante a semana, ele fica comigo. Eu fico com ele durante a semana, só que ele vai pra creche. Então, o que, que eu sou, cara? Eu sou dono de casa, eu lavo, roupa estendo, cuido da casa, limpo a casa... A empreende... tá fazendo a propaganda dele aqui, hein Só emprega... <risos> Solteiro e <menino>, solteiro <risos> Meninas e meninos ah, olha aí, ó. Não, mas sério, até a mãe A mãe chegou pra mim, como é que tu dá conta? Porque tipo assim, eu cuido da casa, Sim. cuido do meu filho Da semana de segunda a sexta, até hoje eu, vi um podcast, eu vim podcast Já vim e deixei ele com a mãe dele e com a avó dele uhum. Uhum, Cuido do meu filho, cuido de casa Cuido da loja, sou entregador, sou vendedor Sou digital influencer, cara, é muita coisa é, corre, Mas eu agradeço Porque tipo, é um negócio que ocupa a tua cabeça e tu tá sempre Sei lá Focado nisso, eu, eu, eu gosto disso, cara. Eu gosto mesmo, cara. Eu é, agradeço muito por É o do, é do sobrenome, tu vê que é do sobrenome. É constantemente, constante, cara. Constante. Constantemente em função de alguma coisa, cara. Caraca, mano. Cara, é puxado. Todo mundo que olha assim fala, cara, como que tu dá conta? Mas... Tamo... Como é que tá os comentários aí, Por né? isso que tá magrinho. Por porque isso que tá assim, é magrinho. É ah, olha só. É, é uma muito uma bom, coisa cara. puxa deixa outra, eu, Deixa eu te contar aqui. O Robson... Robson. Robson. O Qual? Robert. Robert, Robert. falando, é, falando em Hobson, lembro, do Robson, eu lembrei do Robson é, é, lá. Robert. Ah, Robert é o brabo. Rod falou assim, estamos ricos? Ah, Olha aí. O dia é. que o de bombou. Nesse abraço sempre, estamos ricos. Lembro rico, disso cara. até hoje, a sensação foi incrível, assim, de ganhar 100 reais cada um. Uh -huh. Não, 100 dólares, 100 dólares. Ah, 100 dólares. Na, 30, era é. 300 Não, na época, é. Na é. Na era 300 época pila. Na época, era 300, mas imagina se fosse agora. É, é Ratiara, investimento, né, cara? Melhor que Bitcoin, né, igual, assim, né? ah. Ah, eu ah, o negócio assim. Até deixar lá no Paypal, né, Fluindo. Clássicos Fior. do Hobby disse que... Mandou um abraço aqui, pessoal. É, tá eu falei, lembrei do Robson, Nasdaq. Sabia que hoje eu tava lembrando daquela entrevista que o Edson... Que fez ele levantou brabo. Até hoje eu tava lembrando aquela ah, entrevista ah, do Rob. Quem não assistiu o Rob. Tem entrevista, que trazer, tá, ó, tem que trazer o Rob aqui. muito trazer o aqui. eu, cara, não, eu, eu, eu assim, boa. nunca tinha visto o Rob na vida, né? <risos> aí, Rob <risos> chegou assim: Meu, vamos aprontar uma. Ele tava que quer fazer, cara, vou chamar a polícia, não sei o porquê. Não, acho que a polícia foi eu que ah, é o meu Rob. Assiste lá no YouTube que vocês vão entender. Até o cair até o cair no bar. Tu caiu, sério. apavorado. Mas, meu, viu? sabe o que nós estamos falando? Só eu e o Rob. sabia. E aí, assim, o Rob, uma hora. Eu vou apontar a câmera pro lado, tu te liga e tu dá um tendelzão, levanta e... Não, corre. deixa, deixa aqui, deixa a galera ir lá mas ver, ele, ele saiu... Porque, bah, não, mas ele meu... saiu, ele saiu correndo e o Eric não acreditou, o Eric, tipo assim, só que assim, ele saiu correndo e não voltou. Foi, ele foi choca, é? Ficou Daí, em Ficou em choca? Aí, eu, esse aqui, esse aqui, eu no corredor... <risos> eu no corredor é, sério, é sério isso, é sério, cara? É, é cara? sério? O que que é sério? É sério mesmo? E aí, o Eric disse tipo assim: Não, só que falta, pá, ok o que e tal. Não sei o que ele foi lá. O Robbie Ah, te, te trollei, mano. Oh, que te trolei. O que? O Eric cara. tomar uma Coca-Cola de 100 anos, mais ou menos. Meu Aplicou Deus. Aplicou no Eric cara. o Eric eu bebeu. Lembro, ele, lembro, tá né? tá cagando tá, até hoje. <risos> <risos> deixa, deixa eu ver mais aqui. Já até me perdi aqui nas páginas. Aqui. Tá, tá. <risos> só, pra, só pra concluir aí, ó. O clássicos do Robbie aí, ó. Cê, a gente quer você aqui, cara. Ah, o cara é muito resenha, muito top. O... vai fluir Vou querer ver esse podcast hum. porque vai ser top. O Rob, ele disse que os carros dele lá todos fecham a porta. Ó, oh, viu? Não foi comprado com ele. Esse aí. Não, não foi, foi comprado com ele. Não com ele. Oh, mas não eu ele. fui lá esse dia lá olhar. Nossa, o Rob, Deus livre. Só é assim, é uma coisa assim que... É que nós, né? Não tem nem como cuidar num carro daquele lá. Porque assim, o cara... Ficou 30 anos que o cara cuidou... Porque o cara cuida por semana e eu não conseguiria cuidar em 30 anos. É, Verdade. mas é pra um, pra um um cara, né? o colecionador, né? Colecionador, é Um, colecionador, colecionador, né? um cara é um cara que, né? Não é pro dia a dia. É, não é, não é pra, pra um Renanzinho aí da vida, Mas dá né? vontade, né? Comprar pro dia a dia, né? Que não, não é pro Mico aqui, não, e, que, e, que, que lava o carro uma e... vez na vida, uma na morte. Vocês nunca passaram na rótula, se deveria um louco, te cortou, assim, tu falou assim, ah, eu tenho um, sei lá, um Del é um Rey, assim, um negócio... <risos> Acabar com o carro do cara e o teu, nem amassar o para-choque? Assim ah, nunca tiver esse pensamento. Não. Ah, agora vocês vão ter, vocês são daqui. Ah, o Robin falou assim: muito boas cuecas que eu comprei. Ah, não, brincadeira. Ah. <risos> Jardel Filho disse: dá-lhe história massa. O Bruno Constante tá, ele tá assistindo. Jardel. Ele tá assistindo lá no Facebook o e é tá assistindo aqui no Instagram, um abraço e mano. deve estar assistindo no YouTube. A audiência é boa, É irmão, fiel, irmão Já temos três pessoas assistindo. Abraço pra ti, Bruno, tamo junto. Te amo, é os guris. Valeu aí, o pessoal tá compartilhando também. Lembrando só, que essa que... live aí vai ficar salva no, inst... no Facebook e no YouTube. Então, pessoal que pegou na metade, pessoal, que não conseguiu assistir desde o começo, é só ir lá no Tem YouTube, de pegar Top podcast Show lá, e assistir, comentar, dar o feedback, e com certeza ligar pro para Gabriel e encomendar a sua, sua o que, Gabriel? Seu, look. Seu, Ué, look. seu look, seu look, seu kit, seu é, kit, eu é. falo os kits, é o kit, Jason, tu vende por kit ou só roupa separada, não, né? vende separado, se quiser só uma camiseta e tal, a gurizada gosta muito de falar, ah, eu quero ir pegar um kit. um kit, mas faz um kit mesmo, faço, às vezes tipo assim, alguém chega e fala, cara, eu quero um kit da Nike, uhum. eu vou lá e monto tudo, bota um boné, demais, camiseta é. e coisa, e mostro para ele, Aí, às vezes ele fala, não, o boné tu pode tirar fora, deixa só a camiseta, a cueca, <risos> a calça. A cueca tipo, sempre fica, né? <risos> e pior que tem mesmo: tem cueca da Lacoste, Nike, ah, é. Adidas. Dá de fazer massa, um kit né? até massa. com a cueca. Tá mas é, é que o cueca o cara tem tipo pode ter 100. O cara vai só lavar quando usou 99, entendeu? Então é uma coisa que marca na vida é, do cara, Não, cara. mas é estileira, né, é é. É é é Não, não, é A cueca da sorte. Cueca da sorte. Todo mundo tem. Eu tenho. Todo, <risos> todo mundo <risos> tem. Não, não adianta. O cara diz que não, todo mundo tem, cara. Todo. não tem, Renan? Né? Tem a da sorte? Eu tenho uso. Todo do dental, né? Tá, não, não. Sério agora. A cor da tua cueca da sorte. Cara, eu, é, já eu, não... tive, eu já tive várias. <risos> já tive várias. Hoje é a preta. Mas é estranho, né, cara? Tipo, tu tem várias cuecas da sorte. O né? que, que aconteceu com essa cueca? Não, porque... Tipo, é, eu não vou contar sorte, história, não, ela ela a história, da, da sorte. Da sorte história. Ela, ela... ela gastou a sorte. Tipo, ela ela já provavelmente tu usa ela, a... ela bastante. tipo então, assim, ela é tu é a primeira aí fora, Tu cara. pega a cueca da sorte, sai, jogou na, na loteria, ganhou joga ela fora <risos> já. Porque <risos> já gastou a sorte da cueca. tá entendendo tem, cara. Não lembro, não lembro. Cara, a minha é rosa. Não, se eu ganho na loteria com a cueca da sorte, eu faço um quadro e boto... Até nem lava, aí, né? Nem lava, já tinha lavado, <risos> tá louco? Aí depois é um amanhã tá aparece lá, ah, Jason Hans, não sei o que ganhou teria dois reais. Tá ali, <risos> <risos> tá ali a ganha? cueca e o bilhetinho do lado assim. Ganhou, ganhou o né? Ele falou, né? Caraca. Boa, boa, boa. Não, essa é demais, né? Jason, vamos, vamos. Já estamos aí já em 18 horas. Já tem uma galera aqui comentando. Já são 18 horas e 6 minutos. Tem uma galera comentando aí? Tem uma galera aqui comentando. O, o que eles estão comentando, o, meu Deus. O pessoal está tá pergu tá perguntando se tu faz mais de um kit e envia para pessoa testar. Tipo assim, fazer um, uma bolsa assim: ah, eu quero uma calça de cada cor, quero montar um kitzinho assim, mas tipo, do teu agrado, que tu acha que fique tipo no, no perfil da pessoa, pelo que eu entendi ali. E manda uma galera de roupa para ela, ela veste, diz: oh, ó, eu quero essa, quero aquela. Tu entrega, tem que buscar. Não, uma. tem um. Bom, isso aí que tu falou: tem um negócio que eu faço, tipo assim, eu tenho vários. É um sacolão. E, tipo, a pessoa assim, quer ver tal roupa, eu levo na casa dela sem compromisso ah, Pra ela yeah. provar e ver, tipo assim, eu levo uns três estilos de calça que ela gostou Os mm -hmm. três estilos de camiseta, corta a vento, levo... tá ligado? dela mm -hmm. ela chega na casa dela, eu chego lá, ela olha, prova Ah, gostei dessa, vou ficar com essa Isso é um negócio que eu faço muito, cara Às Bacana. vezes assim, tipo, tem uma galera de a... uns amigos na casa de uma pessoa Tipo, tem cinco pessoas Eles pedem pra me levar, ah, traz essa roupa, tal, tal, tal Vou lá com vários sacolando as roupas Largo lá, começa a provar, ver qual vai é gostar. Isso é uma coisa que eu faço e vendo muito bem, cara, fazendo isso. E hoje tu vende tudo a pronta e entrega, assim? Ou tu tem, tem alguma coisa que tu tem em catálogo e tu só de mostrar ali, tipo, não nem para na loja? Vende sempre e nem, nem dá tempo de ter isso? Cara, até tem. Tipo tem. assim, coisa mais básica, sabe? Hum. Tipo, vamos supor, um cortavento todo, todo preto só com o login da Nike. É um negócio hum. que sai muito. Então, às vezes, a pessoa encomenda antes mesmo de estar tá na loja. Ah, eu quero um Mas... desse. Quando chegar, tu me avisa e... Sabe? Mas eu tenho Sim. bastante coisa pronta entrega Bastante coisa mesmo Bacana. Então já, já flui legal Bacana Então segue lá pessoal Não deixe de seguir a página do rapaz ali É o Gordinho Sem Store ah, ou não? não. Né? <risos> Magrinha Store Magrinha da... Eu tô, eu, tô, eu, tô, eu tô com o ishi-ishi aqui E aí deu o retorno Arromba <risos> Magrinha Store O ah, Gabriel Constante, né? Jason, mais algum conteúdo relevante aí? Tá. Posso contar a história do vídeo? Dá tempo ou não? conta ah, não tourou. sei dá? se dá, cara Conta, pô Ah, não sei se dá ah, olha ah, o não, tá, close, fazer, close. É bem rapidinho, é bem rapidinho. Vamos ganhar cuecas tá. depois pra. Essa é Sortir. uma dica pra quem. <risos> Podia acertar uma cueca depois. <risos> olha só, essa é pra quem quer fa... tá fazendo criação de conteúdo e quer pegar essa dica, tá uhum. ligado? Eu tenho um vídeo ali que tá com 2,2, me... 2, acho, né? 2 né, milhões, milhões 200 mil visualizações, 51 mil hum. likes no Instagram. Cara, né? a história dele é bem engraçada uhum. Até o vídeo eu gravei, eu tava na peça Onde eu tava trabalhando lá, sabe Então, às vezes tava meio parado, eu gravava algum conteúdo Eu gravei esse vídeo, acho que faltava umas Três semanas pra Semana Santa E... Gravei o vídeo, só que eu não postei no dia, sabe Eu gravei a dancinha e preparei a frase Eu acho que eu vi de outro vídeo também, outra pessoa que fez isso ah, A Semana dos Homens tá chegando, Semana Santa uhum. Tá, fiz o vídeo e deixei na galeria, cara Caiu no esquecimento Uh, já fiz tudo com a legenda, tudo certinho Era o vídeo pronto, só largar com a música E postar, só que eu deixei de cair no esquecimento Tá, continuei trabalhando e tal Eu revezava com a, com a minha ex-mulher Ela ia um dia e eu ia outro, ela ia um dia e outro, na loja uhum. de um dia eu ficava em casa, outro dia ela ficava de um dia que eu tava em casa Ah, vou postar algum conteúdo E tal, olhei aquele vídeo, ah, tem esse vídeo ainda que eu não postei, né E nisso acho que faltava uma semana Uma semana e meia pra Semana Santa eu ah, Tá em tempo ainda, né tá Escolhi a música, que eu vi que era uma música que tava em alta e cara, no horário que eu tava postando o vídeo ali, eu tava vendo Fátima Bernardes na Globo. E não sei se vocês já viram que tem uma parte ali da, do programa dela, que ela posta as hashtags que estão em alta. Ah, sim. Eu sempre fui muito usar hashtag. já tava botando minhas hashtags. Era daqui de a manhã, pouco... então. É, era de manhã. E eu postando e pá, daqui a pouco a Ana Maria Braga ia falar, a Fátima Bernardes. Falou, ah, agora nós vamos mostrar as hashtags em alta. Cara, bem na hora que eu tava botando as hashtags. Foi muito coincidência. Deu puff, olhei pra TV, como assim? Daí tá Começou a aparecer a hashtag Daí tipo No programa dela Como é que funciona As hashtags que estão maior São as que estão mais em alta Sim. E daí no painel dela Tem umas menorzinhas E pá Ah foi mudado, né? Apareceu a hashtag maior Não lembro o que, que era na, na época Mas não... a hashtag Que ela mostra era de, de qual rede social? é todas. Brasil, tipo assim, a hashtag tá bombando o Brasil. Tipo, vamos supor aquela, aquela vez, não sei se foi. Acho que não foi dessa vez, mas tipo, que a música da Anitta envolver bateu o Brasil todo. Ia é. tá lá. Envolver. Vou dar uma dica de Anita... marketing. Agora. Essa daí nem precisou de ver hashtag. Tu Eu entrava no story e né Era a música. É. Não é. tem como. Uma, uma dica bem legal. Quando uma rede, por exemplo, que nem a, a Globo. De milhões de pessoas assistem, mesmo que essa hashtag não estava bombando. Ah, ela vai bombar. Ela vai bombar. Vai, né, enfim. Então tem assim, você Tem uma alcança muito grande. Você tem que ficar ligado que assim, ah, não, mas assim não vai... Cara, cara, todo mundo vai fazer uma coisa. Um teste. negócio que eu sempre faço, que eu acho muito louco, quando alguém participa daquele The Uau, wow, que é do Luciano Huck, que é um paredão de bolas, hum. no final ele divulga o Instagram da pessoa. Tipo assim, ah, o Instagram dessa pessoa é tal. Eu vou lá, pau, quando eu olhava, entrava no Instagram da pessoa, começava a atualizar. Cara, dava mil seguidores por, por minuto, eu assim, ó. Sei. Bom, tinha pessoa que tinha... 5 mil seguidores, quando via, tava com 60 mil, cara. É, tem um o, alcance o muito grande. O poder da influência, a influência da TV é muito forte, assim. Sim, muito Eu lembro forte. quando, lá em 2014, quando a gente tava fazendo ali de youtuber e tudo mais, tinha muito cara que falava, né porque a internet veio e o YouTube vai acabar com a televisão. Não. Coisa não nenhuma. Não, não, não, não, não tem marcar. como. A televisão não não é tem. muito forte. Não derruba. Muito forte. Tá. E, continuando a minha história ali, eu fiz isso. Usei algumas hashtags que estavam em alta. Não sei se foi isso também que fez estourar, talvez foi a música também, mas... É o, é o conjunto. Mas acho é que é um né? conjunto, é. é. Conjunto. E daí botei e lancei o vídeo. Cara, desde o primeiro dia até estourando demais. Sempre foi. Foi, foi, foi. 200 mil, 300 mil, 600 mil, 1 um milhão. Em 2 milhão... Quanto milhões, tempo ele uma... levou pra chegar no primeiro milhão? Assim? Muito rápido, cara. Em menos foi de uma, semana. Ah, menos de uma semana. menos de uma semana. menos de 7 dias. Interessante. Quando viu, tava estourado. E 2 milhões foi mais rápido ainda? Ou, ou Cara, aí foi um, foi um foi crescimento... Gradualmente. Não, foi constante assim. Foi rápido também. Hum. Bateu 1 um milhão... Crescia muito por dia, cara. Cresceu uns 50 mil visualizações por dia. Bacana. 100 mil, sei lá. Foi muito louco, cara. E ganhei muito seguidor também. E uma coisa eu sempre digo pra todo mundo, cara. Claro, era eu ali fazendo uma dancinha. Uhum. Mas se fosse, cara, uma mulher de biquíni, vamos supor. Cara, Sim. nesse meu vídeo eu teria ganhado 50 mil seguidores. Como era eu ali dançando, ganhando uns 2 mil, tá ligado? Hum, mas isso, entendi. tá ligado? Influencia uhum. muito. Mas 2 mil seguidores já é uma coisa muito boa pra um vídeo é. reels, tá ligado? É, eu não sei, cara, na minha experiência com as plataformas, assim, de redes sociais, eu tenho a impressão de que as mulheres, elas são mais ativas, tá? Não, não digo tá no bem. sentido de, de... Ah, como é que eu vou te explicar? Mas entendi, né? de postar conteúdo com frequência, é isso? Postar com frequência e outra, uh, se eu fizer um vídeo, uh, fizer um vídeo, independente se eu sendo uma mulher ou um homem fazendo um vídeo, vamos, vamos dar, usar um exemplo de um terceiro, uh, a pessoa vai lá, faz um vídeo, independente ela ser mulher ou homem, é mais provável que a pessoa que olhou, assistiu o vídeo, gostou uh, de ser uma mulher que seguiu e não um homem. Por exemplo, lá, eu vou lá, eu faço um vídeo, entendeu? Entendi. Tu vai ter que olhar uns três vídeos meus pra tu me seguir. Agora, se é uma menina que gostou, ela olhou, bah, gostei do conteúdo. De ela primeira. vai lá e segue de primeira, é, entendeu? Eu não sei, parece que os homens, ele tem uma certa mais, uma resistência um pouco maior quanto as redes sociais, sabe? É. E já a mulher não, ela já é mais ativa. De, ah, gostei disso aí, pá. E já vai lá e comenta, e ri, e brinca. Tanto é que a maioria das vezes, quando alguém comenta alguma coisa nas minhas fotos, coisa assim, geralmente é alguma menina rindo, brincando, alguma coisa, fazendo alguma piada. Interage mais, né? Interage mais, né? mais é, é, é isso, As é mulheres verdade. interagem mais. Tanto é, e isso é, isso, não tô falando da boca para fora, tá? Ah, é achismo do mico. Não. Eu tenho, eu tenho uma consistência do que eu tô Sim. falando. Se tu for olhar o programa do Silvio Santos, por exemplo... Olha o que eu tô buscando. Ah, é Assiste o programa do Silvio Santos. A plateia do Silvio Santos é feminina. Né, 90% é feminina. Acho que é toda, cara. E ele mesmo diz. Ele diz que as mulheres interagem mais. Elas Sim. batem mais palma, elas dão mais risada, elas brincam mais. É verdade. Enquanto os homens muitas vezes ficam de braço cruzado, desaprova porque é outro homem. Aquele, sabe? Aquele lance, né? Realmente. Enfim. Cara, o que tu falou é, é né? bem isso aí. Faz, faz sentido. Faz, faz muito faz sentido. sentido. <risos> cara... Mas a gente tá indo pro final, Renan? Como é que tá a situação aí? Mais umas tempos, duas horinhas, Renan? dá para nós trocar uma ideia? Nossa, temos <risos> temos tempo aí. Eu tô... Agora, agora, agora que, que eu vou, que, agora que que... Que eu vou postar minha... fazer minha postagem aqui. Agora que nós estamos começando... Tá iniciando a live. Deixa agora eu que fazer, story Só o fazer uma story aqui. Agora que nós estamos começando a fazer Agora que a gente está falando de marketing aqui, uh, que dicas mais tu dá para... Pra quem quer crescendo numa rede cara, social. Porque hoje, hoje tu tem uma rede social relevante. Ao que era em 2014, por exemplo, quando Com a gente começou. Com certeza. Cara, a principal dica de todos, tu vai conversar, conversar vai uh, confirmar comigo, é concordar. Cara, não procrastinar, não desistir. Ter frequência de conteúdo. Cara, isso é o que movimenta muito, sabe? Bah, eu sou rei da procrastinação. Eu também, em tudo. É... Se é minha história, tipo YouTube, procrastinei. Na loja, ainda que eu não procrastino. Ainda não, não vou. Sim. Vou Sim. seguir firme. Mas... Porque o cara leva de aprendizado também, né? Tudo aquilo que o cara fez de errado... O cara leva de aprendizado... Pra te não cometer o erro novamente, né? Uhum. Então, mas... É isso, cara. Não desistir. Sempre estar tá buscando o que tá em alta. Isso, isso é... Desde lá de trás, cara. Desde lá de trás. Eu falei que eu vi o vídeo ali... Que tava bombando. Tipo aquele. Imitando youtubers era o que tava estourado. Eu pensei, uhum. opa. Só dei uma modificada. Tá sempre de olho no que tá em alta. Sempre de olho no que está em alta... Que isso aí, cara, ajuda bastante. Uhum. E a frequência. Frequência, cara, é, um... é a principal. Mas frequência. tu nunca... Tu, tu, bom, não sei como, como tu, tu age, como tu cria o teu conteúdo, mas tu já criou conteúdo a, a longo prazo? Ou tu prefere trabalhar realmente com o que está em alta? A longo prazo que eu digo, por exemplo, um tutorial, por exemplo. Um tutorial de alguma coisa, geralmente ele é a longo prazo. Dificilmente vai, vai fazer rendendo, um ficar rendendo né, com o tempo. É, dificilmente tu vai fazer um tutorial e ele vai... Explodido estourado da noite dia. Não, ele vai ser a longo prazo. Sim. Daqui a três anos, talvez o teu tutorial seja o mais assistido do Brasil. Cara, No YouTube já. No YouTube Mas no Instagram nunca, sempre está em alta. Não. Instagram é, o Instagram sempre esquece a realmente é de insta, de, de instantâneo, né? É, exatamente. Nada. Bem, isso aí Não adianta tentar trabalhar Num conteúdo assim é, Pelo menos por enquanto A né? gente não sim. sabe Cada vez muda mais né Mas no Instagram Tu, tu cresceu uh, Graças ao YouTube Ou tu, ou tu realmente não. Investiu diferente Foi, ali? foi, foi o Reels cara. Reels sim. foi Cara, a dica que eu tô Quer é crescer o Instagram Reels sim. Reels Claro, faz um negócio mais Que tipo Mas hoje já diminuiu um pouco O alcance do Reels Né? É, tá diminuindo, mas é, eu acho ainda o que é mais forte. Ainda é. é eu ainda acho é. que é o mais forte que pode trazer seguidor é o Reels, cara. Sim. Eu vi, eu não me lembro quem foi que falou, mas foi alguém que, que, que estuda, dá curso de, de, de Instagram de e, é, e tudo mais. Que o O Reels, pra te ganhar seguidor, se tu quer ganhar seguidor, é o Reels. Se tu quer, por exemplo, Reels e Feed. Feed, o, o Reels pelo alcance, porque ele entrega até entrega. pra quem, não, é, não, pra te quem não te segue o feed porque entrega pra quem te segue, pra manter aquela pessoa pra ali pra manter também. aquela pessoa, é, é verdade, e, e pra manter realmente de tipo, aquelas pessoas que realmente vão te acompanhar, daí é o Stories realmente Stories é pra quem já tá te seguindo e vai Sim. manter aquele contato vai ver, ah, eu gosto do conteúdo dele, eu vou ficar aqui porque eu já perdi muito seguidor por Stories tu já tipo perdeu seu assim, seguidor por Stories? já, porque tipo, vamos supor, aquele meu vídeo eu ganhei 2 mil seguidores uhum. eles vieram pelo meu vídeo Reels e dentro do meu stories eu apresento outra coisa. Eles olharam, mas por que eu tô seguindo esse louco? Entendeu? Já perdi seguidor. Interessante. Interessante. É, cabe também a pessoa que... é, que, ah, é complicado, é, não né? não é. é mas porque caberia a pessoa também saber. Ó, eu vou seguir ele porque ele faz esse conteúdo também. É. Mas não, as pessoas não, não é. têm muita é. consciência cada um tem sua cabeça, o cara não sabe o que passa <risos> na cabeça de cada um, é, é isso aí, uhum. mas já perdi bastante de ver descendo, assim, tá ligado? Uhum. De ver, tipo, ah, tava, agora tava quanto? 19, 400, 19, tipo assim, tava 19600 baixou pra 19, 500, tô ah, postando sim, stories, sim. sabe? E stories eu vi que tava bem alta a visualização, mas é porque a pessoa que não, não quis me acompanhar, parou de seguir, e sabe? o meu todo dia, cai, sobe, cai, sobe. É isso aí, chegando tá? gente nova e saindo gente que não, sei lá, não tá curtindo teu conteúdo, Eu acho talvez. que às vezes nem é isso, cara. Às vezes eu acho que nem a gente que tá deixando de seguir, ou gente nova entrando. Às vezes eu acho que é uma galera que desativa e ativa de novo o Instagram. Ah, dei para Tem muito. É. Some, some teus seguidores. Ah, já anotei. Já anotei. Ah, então pode ser bastante isso aí também. É impressionante, cara. Ah. Tem alguma dica aí, Renan, de marketing digital, ah, não, já tá que a gente agora nesse agora. assunto? Tô... Ficou quieto agora. Do... Não tá saindo o teu áudio aqui, eu acho. É, aqui não tá. Ah, não, nem Ah, agora, agora, agora sim. Não, é que eu fui no Instagram do. Do, oh, do menino Gabriel. Magrinho. Do, não, do Gabriel. <risos> e aí eu fui dar uma olhada, qual eram as hashtags, né, cara? Porque daí tipo assim, pô, vamos ver o que que tá escrito nessas hashtags aí, né? Até as ah, que eu uso. Fala assim, hashtag. Ah, não, vocês não vão conseguir escutar aí, mas fala, lá, ó. Ah, Semana Santa, aí uhum. for you, né? Explore Brasil. Luva... Uh, luva de pedreiro... Era o luva que tava bombando na época da Fátima Bernardes. Cuecas vermelhas, tá? Não, pode. <risos> não, não, não vem aqui olha se não tá escrito ali. Não, abre aí, abre aí, olha aí. Esse subir. aí foi o que fez estourar, não. cara. Aqui, aqui, gurizado, aqui ó, tô, tô falando pra vocês lá. Aqui ó, cuecas... Cuecas era ainda, né? Cueca, é cuecas. Fala de editação. Não tá nada, né? Mas, mas olha ali, homem! Olha ali! <risos> ele vai ele pôr, Olha ali, cara. <risos> eu não... Tá, eu, deixei, eu não Eu faço cara. ideia como é que ele fez isso, mas ele fez. Tá mesmo? Arrasta pra cima. Si... Ah, <risos> mas não consegue levantar e olhar? Pô, cara eu, é bom, não, eu não sei como é que ele fez isso, mas Aí? ele fez isso. Ele botou oh, ali. Cuecas vermelhas. Cuecas é, ainda. É que não é cuecas, é cuecas. É porque foi É bem estruturado. Cara, arrasta pra cima para mais dicas. De e é o seguinte, né, pessoal? O assim, uh, pessoal que tá assistindo aí, não precisa ficar preocupado que o aplicativo do banco tem senha. É. <risos> eu botei bem rapidinho que tava comigo. Hoje gente tava conversando e botei. Ah, mas é que o O fica bem perto do U, né? Ele fica do lado ali, ah, fica O-I-E, a O-I-U. Mas a intenção né? foi boa, viu só? Entendi, entendi. <risos> Hoje esse dia eu mandei um negócio pra ele e tal. A gente fez uns testes assim, dele, oh, René. Ah, cara, tu. Já saiu daqui, né? Não tá mais aqui no meu celular então que medo, cara, que medo de mim Jason Tem medo hack internacional aí, cara te juro Tu consegue fazer o que tu fez aquele dia? Tu consegue botar aqui na tela aqui? Agora? Agora, agora? É. O quê Botar tu aqui, que nem tu falou Sabe o que ele fez, mano? Eu tava, eu tava lá em casa... Ah, mas tamo acabando... Fez. Semana que vem, semana, semana que vem... Momento. Ah, então tá, então tá... Semana que vem a gente faz... É porque tu tinha falado... Ah, posso me botar na tela e tal, né? É, mas é que daí... Então... Não me preparei... Daí demora tá, Não, não, um... não... Relaxa... Três minutos... Deixa eu contar oh, a história, então... Foi o seguinte... Você tava lá em casa... Tava... Gripadão, assim... Isso faz o quê? Umas três semanas... É, faz pouco foi, tempo. faz pouco tempo. É, tava... foi na, na, faz umas quatro que não tinha começado o teu podcast. Ah, não tinha começado ainda, verdade. Tava lá e ele ia fazer um teste. Eu, meu. Vamos começar o podcast de novo, a gente pode fazer nesse formato, assim, assim, sabe? testando, né? Daqui a pouco ele... Ô, meu, faz, abre, abre vídeo aí, abre uma chamada de vídeo. Eu, ah, ô, meu, não tô legal, tô em casa, tô, de aqui, tô cadê deitado, tô de cama. E eu tava aqui assim, ó. Não dou pra não. Tava aqui assim, ó. De, ah, eu lembro da roupa como se fosse de, hoje. Debaixo de da coberta. Uma né? camisa assim... Cinza é uma cuequinha ah, é né? vermelha. <risos> vermelha de novo. Tudo é sempre cueca vermelha. Mas enfim, tava é. eu, mas, mas debaixo da coberta mesmo. Aí daqui a pouco ele, eu, meu, ah, abre uma chamada de vídeo aí. Eu, cara, não tô legal pra aparecer em vídeo. Ele disse, não, abre aí, eu quero te mostrar uma coisa. Eu, tá, mas eu vou tampar minha câmera. Daí eu, até eu achar meu fone e tá, tal, ah, vou fazer assim mesmo, azar. Aí abri a chamada de vídeo. Aí falei com ele enquanto eu procurava meu fone, botei o fone. Daqui a pouco eu olhei assim, tava ele aqui, tava a Ju, né? A Ju Isso. tava junto, né? Tava a Ju, fez um abraço pra Ju aí, também tem podcast aqui, tá assistindo aqui, né? ali na frente, tá ali na frente. Tá ali na frente, um abraço pra Ju aí. Então, queremos ela aqui também, uma hora, trocar uma ideia. Tava o Renan aqui, a Ju ali e eu na televisão. E falando Ele botou a minha chamada de vídeo na televisão. E falando pelo pelo microfone, né? Oh, cara, falando pera, pelo microfone não, e escutando nada. pelo fone de ouvido. É, né? só fone, cara. E não tinha nada na, tinha assim era só nada, ah, do nada. A mas... minha chamada de vídeo foi para na televisão. Aí eu, aí e, eu... Giso... e eu aqui de repente o Jason ah, falou assim: "Ah, meu, parece que tá meio estourado o negócio, não, peraí que arrumo o brilho". Mexi no brilho da tela. Fer... Tá ligado que eu mexi da brilho tela. Cara, não sei se tu lembra, mas Meu, sabe o que que foi mais assustador? Sem querer te interromper, ah, foi, mais, foi eu pegar o celular, entrar na chamada de vídeo, olhar, eu tá na tela, e ele dizer assim, Bah, mas como é que tu me abre uma chamada de vídeo com 4% de bateria? Ah, ele sabia é a minha bateria, cara. Aqui, ali, ó, já era. Ali, Aqui, ali, ó, já... ali eu levei medo. Então. Gelou na hora. Eu, eu, caraca, como é que ele sabe? Não, é encarnado. Ali é eu, encarnado. eu levei medo. É não, o que eu ia falar, na época que nós estávamos fazendo, acho que eram os vídeos do Eric, tu já estava com a ideia do podcast né, naquela época, né? E aí tu é. me falou mais ou menos por cima como tu ia fazer... A gente começou, Jason a gente começou junto, Geison, faz uns dois anos, né? Três anos? Não, faz mais já? Faz, faz mais galera Ah, tinha... É, foi 2019, ah, era... 2020 ali é, que a gente... É, na verdade, eu tinha um web rádio, né? Aí o Jason uh -huh. trouxe a, a ideia de nós fazer um podcast, a gente tava sentado na salinha, não tinha essa sala aqui, né? Uh -huh. E aí eu cheguei ali na frente e olhei, tinha umas 23 pessoas ali tomando café... O era barato é verdade, E aí eu cheguei é e disse Pessoal, você sabe o que, são, o, que é, o que é um podcast? Dos 22, 3 que iriam brigar O pessoal tipo assim disse: Ah, vai falar Fica falando esse negócio pra nós aqui Tu pensa que a gente é tanso e tal, não sei o quê. E ninguém sabia Eu falei, gente, tudo bem, né, cara A gente pode começar, a gente pode abrir Sim. um projeto Mas eu acho que não era bom hora botar uma web rádio te <risos> lembra o... Sério, Sério? Ah, né? ele, ele, ele, ele, ele, ele... Cada um que chegava, ele perguntava O oh, meu, tu sabe o que é um podcast? Pesquisa e de mercado, galera... se chama E a galera pegava e dizia, não Tá, isso, três anos atrás? Isso, três anos atrás. Ah, é, não tava não, estourado ainda, Não, aí, né? não sabia. Pois é. Não, não tava estourado aqui, né? É, não. Tá, mas já, aqui, já tinha o grande Claro, se for olhar ali, Flow Podcast, Já faz galera, mais três anos? Já, já ah, faz, tá. já faz uma, um tempinho já é, que eu ah, tava tá. assim. Mas foi... foi... Claro Como que você estourou foi no mesmo meio, no, no meio da das... pandemia. É, né? cinquenta pessoas é. eu perguntei, né, gente? não então não faz três anos. Faz três anos, então. Foi em 2020. Então é, faz uns três anos. e meio, dois anos, né? É, então vocês quiseram entrar quando tava estourando, né? E foi, e foi impressionante, porque tipo cada um que chegava, ele dizia, oh, meu, tu sabe o que é um podcast? Ele, não sei que lá. Inventavam os nomes, sei lá, o, o perso... que cast. Lá. O, o pessoal até sabia que era da Apple, né? Porque, nada, porque, vi, sabia. nada. Não, nada. Vi, realmente. <risos> não, mas é verdade. É, e aí assim, né? Eu sempre falo. Deixa eu aumentar um pouquinho. Eu sempre falo isso. Ideias boas, sem aplicar, não serve de nada, né, cara? Não, tipo sério, assim, olha, o que, que a gente fez? A gente tinha um recurso... rapaz o recurso que nós tínhamos... Tu, tu era rico, tu tinha o quê? Tu tinha uma Sony... Nossa, Nossa tu, tu era rico, tu era bem rico é. A gente começou com Webcam Webcam, cara, Ebicam. microfonezinho é. Se tu olhar o primeiro episódio do, top, do, do Topcast aqui Que a gente trouxe o, o ex-prefeito Jonas lá do Passo, tá, Abrimos com excelência, a né? A gente, não, não, gente, ah, não, o convidado foi top, mas a estrutura... Não, mas foi top também, Renan época? A gente começou... Não, não só pra época O jeito que a gente começou, ninguém aqui na região tinha E nem tem hoje, e e nem nem tem hoje tem gente Hoje Não sei nem um podcast por aqui Deve ter. Não, a estrutura não. ninguém tinha. A ah, estrutura quer dizer Não, mas a, tinha. até as, as rádios, web rádios, estavam começando a produzir um conteúdo ah. nas redes sociais, né? Aham. E eles não, não, tipo assim, as maiores que tinha, tipo, até rádio FM que tava se migrando ali, ninguém tinha recurso, era tudo... Antiga. Era tudo webcast. Tudo... Tinha, tinha quantas webcam guarda... Tinha três, né? Era três era... webcast, né? Ou era duas? Eu acho que era... Duas, eu acho. acho Aí, que a ah, gente te... ah, era duas, é? Aí digo... a gente tinha as três, mas não conseguia conectar as três, Deixa mas. eu te contar um negócio. Aí o Geis, ele teve a ideia, né? Mas uhum. ele falou assim, eu quero fazer uma câmera que corte pra mim pra um convidado. Pra... Só que eu só tinha duas câmeras. Aí ficava nesse negócio assim, ó. O Geis falava, hum. e não tinha como parar. Você assim, só podia respirar, você <risos> banheiro, não tinha é, uma é câmera. Não tinha uma câmera geral ah, assim que nem essa agora. Isso. Só no foco oh, cada um. Tu tinha que é. ver que, ô, oh, foi guerrilha. ele ah, o só Renan... a lá. Cara. A gente não conseguia posicionar a câmera, porque como é uma, é uma webcam, né? Uhum. Era, usava os grampinhos ali, mas às vezes não tinha onde. Sim. Não tinha onde grampear o pra ficar. E não dava pra botar em tripé, assim. Nem, nenhuma rosca dava, não tinha como botar. Então que que que, o que, que. Olha o que o Renan fez, mano. Ele parafusou um ferro. Tá até ali hoje. Tá até hoje o ferro ali? Mentira. Não, o, o, o ferro tá. O, os tá ali, tá, tá Não, ali. tá ali. Tá é um parafusos tem, é, né? Não, mas tem, tem um ferro. Tem uma barra, uma barra de ferro daquela. Uhum. Em quina, assim, tipo, não sei como é que é o nome, uma guia, guia de ferro Ah, sei E aí, nossa, troço top, top, porque pelo valor que a gente pagou era muito top, quase o valor da única <risos> Cara, te juro Era uma barra de ferro, uma mas pelo valor ferro. era Ai, Descia reto assim, ó, no teto e parava aqui assim nessa altura, só pra grampear só pra Kilo grampear a webcam e apontar pra pessoa do jeito certo que a gente queria. Porque do jeito que a gente se apontava em outros lugares, outras posições... Não tinha espaço. Não, né? não tinha espaço, Kilo não dava cor... certo. Não dava certo. A imagem branqueava, ou estourava, ou escurecia demais. Tá, vocês não tem foto de tudo isso pra evolução? Tá, no Insta, tá é. face, tem, cara! Tem, cara. Ai, tá tudo é top, ah, cara. Ai, evolução. Eu lembro que a gente fez, assim, o eu primeiro vou, podcast... Abre, abre, abre o, o Insta abre. do Topcast Ai, aí, a hora isso. que der. <risos> Abre, abre. Semana que vem. Né? Não, porque vai ter muita coisa que a gente postou ali. E... Ah, tá bom. Não, tá quem bom. fazer assim, ó. Quem... A história, a gente já contou aqui, a... fez uma, bio... uma introdução. Ah. Vai lá e segue lá e bota na TV e faz maratona. Oxe, pessoal aí com TV, tudo. Eu quero ver agora, cara. Agora eu fiquei pessoal, curioso, tudo com TV e mas... 4K, vai assistir 4K. nós em 30. <risos> Segue lá no, no, no Topcast, não. arroba TopCast Show. Não, mas tá? até, que, até que esse dia eu botei na TV, ele não era tão ruim. Era tipo assim, era, era, era ruim era perto do equipamento que a gente tem. Mas, não, mas assim, ó, considerando que tem outras pessoas que estão iniciando agora. mas era ótimo. Ah, não, eu... não tem comparação. Nossa, não, nossa, não era comparação. muito bom. Não. Eu vou, eu achei aqui, ó. Eu achei aqui, a Quer forma. mandar o um link? Se mandar o um link, eu consigo. Ai, caraca. Viu como difícil? Caraca. Não, eu achei a foto, mas não é a, a que eu quero. É uma foto que tá eu, tu, o Murilo Hoffman, do, do balonismo, o campeão de balonismo. Ah, eu tinha cabelo naquela foto. Sabe aquela foto, eu né? Eu Photoshop. Aquela ali é a foto que aparece tudo. Aparece tu, tu, tu, uhum. tu, tu, toda a estrutura. Ah, tá eu, o Murilo e o Renan, assim, aparece. Que história, que é né? a foto que de show. longe. Quando assim. tiver evolução, era... eu quero não, era uma, merda, uma merda, Não, era uma merda. O Renan eu... ficava sentado... Praticamente do meu lado, só não aparecia na câmera, uh -huh. porque a gente cortava pra mim. Sim. praticamente do lado assim com o computadorzinho. <risos> uh -huh. Que massa. Uh -huh. Não, diferente. massa não, não era. <risos> é não, massa. Não, massa agora, nós olhando aí com equipamento de última geração ah, aí, fazendo lá. fazendo aí, ó, tipo, ó, cortezinho aqui, ó, tudo em 4K, ali. Top, top. Ali top, top, top cast, né? Mas top. aquela época... cara Olha aqui ó, top, foca, cara. Foca aqui, ó, foca aqui, ó. Olha, aqui, ó. olha lá, ó, aparece até uh, os letreirinhos direitinho que aí. Que Nossa, web. tá louco. Não, a. Nós, nós, na verdade, é aquela ideia, tu teve uma ideia, tu teve um projeto, tu foi lá e disse assim, eu vou gastar esse dinheiro que eu tenho, vou investir e vou correr atrás, o Jason trouxe a ideia e a gente, ó, não, tem, não sei como a gente vai fazer, daí aí começamos a pensar, ah, vamos fazer assim, daí o outro, ah, vamos fazer assim, daí a gente tinha uns microfones do Ricardo, acho que foi o primeiro microfone, não lembro hum, mais, conseguiu uma coisa emprestada, e aí foi, foi e ah, tal, assim, fizemos, acho que uns oito episódios, né, Nossa, foi, foi, foi. uns oito episódios, né, foi. Com tudo Nossa, improvisado. Massa, né? E aí. Não, daí as vibes que é tudo USB, né, meu amigo? USB. É, agora tem pra quatro participantes aqui. Tudo. Achei a foto, ah, eu mas eu vou, eu vou mostrar pra ele. Né? Tá, não, mas eu digo eu aqui tenho... se quiser, tá outro aqui e outro ali, dá. E tá pode tudo tá. Se conectado se quiser, já. E se ficar uma galera que não. Dá pra fazer outras câmeras pra cá também. Sério. Ah. Cirado, ah. Olha aqui. Achei a foto. Olha ali a barra de Deixa ferro. Eu não consigo mandar. Eu, só, eu teria que te mandar a foto. Se você botar lá, print. não vai focar, né? Lá, não, não, não, eu mando pra ele. Manda o print? Eu mando pra ele afirmar. Manda o print, manda print. Não pega Não, não, não. Manda o um brickzinho ali, eu já boto na tela aqui. Caramba. Aí o pessoal vai saber. É tipo... bem do teu lado de frente a frente, né, que uhum. contigo ali. E, e. Não, aqui ó, prestando atenção, fazendo. Ah, fazendo... Não, não, aos... não é o que tu falou, não tinha cabelo, tem cabelo sim, cara. Tinha cabelo. Ah, tá rateando, cara. Tô tá <risos> já procurando ele tá, careca. Tá aqui. Cres... É que tá eu crescendo. Vou mandar pra ele <risos> Não, mas o, o que que acontece <risos> ali, ah, o recurso era muito. Até se tu for assistir tu vai perceber que às vezes o áudio não entrava certo. Uhum. A vinheta acabava tipo assim, ó, ficava vocês um pouquinho mudo, porque ah, tipo, era tudo manual. Aqui sim. não, que tem recurso aqui, tipo, eu posso trancar o áudio de vocês, Pode trancar no o meu banheiro, áudio, voltar, que, que nem tu foi né? é. agora. olha só. Eu, posso... eu abri o vídeo, não abri o áudio. Uh -huh. Ele tinha tinha é. que ser tudo separado. Conta a história então, gente. Vídeo, depois abre o Ah, sim. Ó, agora, agora ele, mudou ele mudou minha voz eu... voz. eu fiquei com a voz do demônio. É bravo. <risos> Mas então, atenção. Confessionário. <risos> <risos> Pior, Senho... né? Bota, bota, bota, bota, voz Senhoras e senhores, vai começar agora a uh, <risos> sessão. <risos> não, <gente. risos> se perdeu, se perdeu, se atrapalhou. Melhor eu não falar, eu ia falar, mas eu ah, lembrei pode, que eu tô ao vivo. Se, se perdi. É só seis horas, cara. É, <risos> eu lembrei que eu tô ao vivo. Eu, eu vou que... te mandar a foto. Não, mas não tem a praça, eu tenho. Oi, <risos> tô bem tranquilo. Tô bem tranquilo. Hum, a Gil tá me ligando aqui. É agora É Só seis e meia, cara. Vou botar uma musiquinha aqui. Já te mandei. Já, já te mandei, já te mandei. Para de chorar, para de chorar. <risos> ah, tinha até os apoios. Oh, tu viu? Os apoios na parede, cara. Ah, eu tenho esses apoios ali ainda, Os apoios ah, apoio. apoio na parede Tem o Eric aqui, ó. Cadê o Eric? O Eric tava tá aí? Tá aqui, ó. Lá em cima lá, ó. Eric Rizo. Ah, o do... a ah, câmera. Ah. A câmera que a gente tirava as agora fotos. A TVzinha, né? Ah, agora tem a cochezinha, que ah, é tô mil graus Aham. deixa eu te contar um negócio a câmera que a gente tirava as fotos já era ruim a que gravava era bem pior <risos> olha aqui não olha, olha aqui cara que loucura. tele é, é que legal é câmera, eu, eu não, gosto que é. eu gosto muito desse conteúdo que é só de vocês top, top. não tu vai botar aí não vai o quê a, a, a foto que eu te mandei não a, a botar na tela agora né isso uhum, espera aí só o pessoal aí. Tua, eu já sei pessoal se quiser no, pessoal de se de quiser boa. no banheiro aí de tipo de boa, fazer uma pipoca é bem tranquilo <risos> O Renan quer encerrar o programa, já, já, olha, realmente então, a ó, gente já estourou o programa. Fala ali, viu, olha ali, olha ali, homem. Ali, ó, olha ali, cara, a estrutura que a gente tinha. Olha os copinhos ali. Ah, vai show, som. mano, show. Ah, mano. Vai. A mesa de som tá atrás do Murilo lá, ó. Se tu der uma olhada, a mesinha de som ah, ali, ó, fica atrás do Murilo. Ficava em cima da mesa, aparecia na câmera. Essa aí aparecia. Sério? Sim, pode... Aparecia, aparecia a mesinha de som, aparecia. É isso, né, cara? Uhum. O, olha lá, a parede lá com os nossos apoiadores, patrocinadores, ah, tudo mais bacana, até, né? até a gente agradece, até hoje aí, ó Somos gratos aí por todos os, os apoiadores que a gente teve no iniciou no programa, começo, né? Tipo, que iniciou, que apoiou, apoiou lá no, no começo início. Sensacional Até convido que quiser voltar aí fazer parte Eles não são loucos, né? né? <risos> não, não, mas hoje, hoje a estrutura é nossa Eles não são loucos, tipo, eles disseram assim, uma vez não. Tá vendo ali, ó, tem... Não. Tá vendo que tem uma barra de ferro ali, Exato. ó, na frente do Renan ali, ó? Aquilo ali, ó, tá só pra segurar o webcam. Ele pendurou aquele negócio no teto, cara. Bacana, e a outra cara. barrinha de ferro preta ali, ó, que tá na frente do braço dele, aquilo ali fica, era onde ficava a softbox, né? Ah, ficava cara. uma luminária ali pra iluminar a gente, cara. Tá aí uma coisa, é nessa mesma sala? Não, não, ah, tá. não era. Isso aí era, era em. Era de um lado. do lado. Era é, lá em, em. Onde nós fizemos a entrevista com o Robbie? Não? Isso. Eu ia falar que era em Bahamas, né? <risos> Aonde, o, a, esse, esse estúdio ali hoje é, é um estúdio Chroma Key, né? Que, né ah, que isso, que hoje montou. tem um estúdio de Chroma Key ali. É, ele conseguiu montar e ficou bem massa Top. agora. Até fica aí a dica pra quem quiser aí, ó, fazer uns videozinhos de ah. Chroma Key, uma <risos> bacana. chama, uma chama, uma chama. Olha isso aqui então. O oh, que você que achou? É que não, que tá é, é, não é o de ah, colocar ah, vermelha, ah, né? cara ah, ah. não bota, não bota. Ah, tá. Ah, ah, tá tem uma of. seta preta, mas botei. Foi a única ah, que eu achei. Ah, pra mostrar ali. Que ali era as câmeras. Ali era a câmera. Tem duas tá. ali, né? Tem duas câmeras ali. Tem duas ali, câmeras uma ali. Uma um lado e outra para o outro. Tá. Isso. Aí eu acho que eu consigo... Eu vou, fazer, eu vou tentar aqui ao vivo fazer um negócio aqui. Vai dar acho, acho, acho, acho que vai dar certo. Eu acho que vai dar certo. Opa. Eu acho que deu certo. Consigo mexer oh. a setinha. Grabo, ah. é né? Faz tudo, tudo ao vivo, cara. Oh, meu Aqui o um negócio, né? ó. Aqui tava a câmera. Aqui tava o diretor, aí, aqui tava o Geiso, eu. aqui tava o Don... Murilo Hoffman. Aí, ó, Nossos apoiadores, olha aí, cara, galera, ó. Isso. Os copinhos aí, personagens Padaria do Padaria Aurélio, Padre, Orel, Padre. Padre A caraquinha, Geiso, olha aí, ó. A caraquinha, <risos> <a carequinha risos> Geiso. A caraquinha do espetão que tá aqui, ó. A essa aí, tá ó. Aqui, a raiz. Olha, eu tava, eu tava assistindo ali já o programa, já, de hoje. <risos> Não, mas aqui, ó, tinha a softbox aqui. Ah. Aqui daí, tipo assim, ó. Aqui eu tava com o computador, olha, olha os fios que desciam aqui, ó. A porta, aquela porta ah, essa deu porta tanta é incomodação. Essa Por porta era o que mais dava incomodação. Nossa, tipo, batia? Que o som não tinha como botar ah, nada ligado, pra isolar o som ligado. ali, entendeu? O som da rua vinha todo. E, e outra, de vez em quando alguém não sabia que tava gravando, pá, abria a porta pá. e dava de cara com a câmera. E hoje, hoje nós temos acústica aqui, né? Desde aquela ah, época. Não, não mas né? os microfones daquela época assim: ó, ele pegava. O cara, não, o cara abria a porta. Ele fazia. Ah. No, no, assim no, na, no vidro na frente, ó. Pegava, cara. O vizinho abria a, gente, a porta né? a gente fez um, não A gente fez um teste, o Renan tava gravando lá dentro lá do, do, do estúdio lá. Ele botou monitorando? pra gravar, monitorando. Pá, botou pra gravar e disse, ô Mico, vai lá na porta da frente e bate no vidro. Eu saí fora, saí e só bati assim, ó, com a chavezinha assim, ó. Pegou no. Pegou, cara. Pô. Ah, eu não acreditei, cara. O microfone era bom. Foi vendido, né, bom, A gente cara. vendeu. Eu era, era um... Primeiro eu comprei da Renata. Era uma, era uma Sony. Não, não era Sony. Não era. A marca do microfone era. Não, mas um microfone bom, pô. É, não, mas é. Simples Olha é a história que a gente voltou. Que... Não. Que loucura, mano. Que loucura. Uy, esse podcast foi irado, mano. Mano, volta. Tem muita informação. Mas vamos voltar pra ah. história que a gente tava falando ali. A cueca... ah, desculpa, <risos> que tu começou. Tem que fazer uns cortes aí, cara. Tá. Tu não vezes. Não, mas é, é, é, é sempre pensa. O resumo, resumo, resumo, resumo vai ser, sabe aquele resumo assim do. O resumo do podcast. Bem-vindo, estamos iniciando mais um cueca, cueca, cueca, cueca. Vermelha, vermelha. Cueca, cueca. Não, bem sei. Hashtag cueca. Hashtag cueca. Hashtag cueca. Hashtag vai bombar é cueca vermelha. Uhum. Tu tava falando que tu tinha ideia de começar com o Eric, quando o Eric tava começando também. Um podcast, né? Isso, que eu te cortei, que eu fui sincero aqui. Que é uma água. Hã? Não, não, tô com sereno. Ah, tava lá, tô... quase terminando. Chazinho, chazinho. Não, não. Tô... Ainda tem ali não, não, estamos acho Estamos quase terminando, Encerrando, né? Mas, mas, Mais uma, tem é, umas três horas É, daí? tá tranquilo eu... ah, Não, é, já tive já vou ideia Já de volto essa... daqui a pouco é, é. Tipo, é, O taca Renan taca. pediu até uma pizza pra gente Boa, aí. Oh, oh, aí sim ah, Não, eu, eu entrei Nossa. com essa ideia pro Eric Mas daí a gente comeu assim, né? Porque tem a questão de investimento Tem a questão de ter o lugar Tipo, na época a gente não pensou aqui, não. Acho que não tinha aqui ainda, né? Esse espaço Não Não tinha Daí... O Eric não, não, fechou bem, aí, não fechou bem antes Não fechou O Eric começou a fazer, tipo, gravado Que nem ele fez ali, né? Hum. E foi o que deu Mas não, não fechou a ideia mas eu tinha bastante vontade. Deixa mostrar, é, ó, tá aí, aí ó, Renan, mais um apresentador de podcast, é. já não, pensou A, a voz, a é, é, voz de locutor. a, a voz, voz não é muito boa, mas e aí, fora? Mas aqui, como é que é a voz? Como é que é? Faz uma chamada aí. Boa noite. <risos> eu até fui engraçar a voz, impressão cara <risos> Tem a voz fina também, aí não consegue botar a voz, a voz fina. Ah, mas daí você... Ah, né? bota, cara, bota, isso aqui é ao vivo, não dá pra bota, fazer essas bota, bota, coisas. Não, não a dá, fina não dá? Não, não dá. É só inverter o lado. <risos> aí, aí você, o pessoal em casa, já tá escutando desde o começo, não precisa mudar. <risos> Cachorro, Cachorriou, cachorriou. <Não>, tô... Caraca, <risos> mano. Vamos encerrar, então? Então, vamos, vamos pro final. Deu que? Uma então. hora e meia, eu acho, quase mesmo. Já, já deu uma hora. Ah, lá. Ah. Ah. Ah. É, é. Seu, é, tu nada... botou eco aí, né? Quando o ah. cara menos espera, ele dá ali. Parece, parece tá que assim, eu vou... agora sim. Agora tu veio, ó a minha voz é grossa, a do Mico vai ser a original é, agora, né? Agora, agora é, original, essa né? é a minha voz verdadeira, <risos> meu deus. Ah, Fechou? ele voltou, voltou, ah, tá, voltou. Tá tudo certo, tá tudo certo. Ah, ah. Normal, não, né? Agora, agora ele regularizou a pra tampou... tua voz ficar, a normal era aquela. Aquela era a normal. É <risos> o efeito? É um efeito. Agora tá com Parece efeito. que Como é que é o nome? É gazélio, né? Que o cara Gazelio. fica com a voz daquele jeito aí. Né? efeito na voz, a gente chama aqui. Não, aqui é, mas. mas né? Tem como fazer de forma manual também, viu? Ô, eu ia fazer uma piadinha, achei que tu ia me fazer uma pergunta. Qual? Tipo, se eu fosse um animal, qual eu ia querer ser? Então, posso eu, responder? Eu ia preparar Pera, pera, pera faça a pergunta, gente. Eu ia faz. preparar isso agora, eu tava com a pergunta aqui, cara. Tá, faz, Vamos lá. Só porque tu fez essa, eu vou fazer outra. Não. Nós vamos encerrar, né? Nós vamos encerrar, então vamos pra, pra brincadeira aí pra encerrar, então. Como se no, a resto da live não fosse só, só zoeira, né? Enfim. Agora <risos> uh, vamos pra parte séria, não entendi. Agora nós vamos pra parte <risos> séria. Tá? Pergunta de emprego aqui. De é, emprego. é, de emprego aqui. Entrevista de emprego, né? O cara vai fazer, o cara geralmente pergunta. Se você fosse um animal. <risos> Super <risos> normal. Qual animal você seria? Cara, eu seria o animal que já valeu a pena. Sabe qual é? Que já valeu a pena? Ah, eu ou... sei, eu sei. Não, não, fala. Sabe? <risos> Faço ideia. Cuecas vermelhas. <risos> O Javali. Já va... É, eu pensei que é Javali. É, eu, pensei... eu achei que ia saber, cara. Eu, tava eu pensando, pensei. O Mico é de stand-up. Já... Ah, é. Não, mas é que tava tão óbvio. Mas que é que eu pensei. É... Não, não deve ser. Deve o Mico ser é de outra família, ali. né? O Mico é, tipo, é, tipo da... da parte dos macacos. O Javali é, é, é dos. É diferente? É dos <risos> primatas. Que o Mico, o Mico tipo, tem um podcast Swinos. que ele fala que ele queria ser, né? Eu Aí... falei que eu queria ser uma fênix É, daí tipo, ia ser bem estranho. Ah, né? tipo... Voltou das cinzas morre direto. Aí, aí o Renan começou a minha Fênix, sei lá o que, ah, enfim. Não, mas era só essa peça tipo, que eu fazer é. mesmo. Era. Tá ligado? Né? Tipo, a Fênix, ela ela volta da cinza. mas sério também série Sério que tu morre. preparou uma piada pra responder, sério. Eu fiquei pensando assim, ó, o Mico já vai saber, porque ele é do stand-up, faz as piadinhas de as Pensei, ele já vai saber. Não, mas aqui, quando é tão óbvio, o cara não acredita, é, o, cara, é? o cara acha que não é. Tá não, vendo? não vai ser isso. Não, foi boa, foi é. boa, foi boa. Foi boazinha. Mas, mas, mas, mas. mas então, já, já que ele quis entrar nesse tipo de pergunta, então tá... Tem eu tenho, mais eu tenho, eu tenho um monte ah, aqui. Agora não tá preparado pra outras. Tenho um monte... Ah, tu não te preparou para as outras? Tu trabalha com roupa ou sem roupa? Ah, ou <risos> Essa <risos> eu faço <risos> bastante também. Se tu fosse uma pessoa, do nada tu acordasse ah, assim tá. do sexo oposto? Hum. Homem. Qual é a primeira coisa que tu faria? <risos> ah, eu ia olhar como é que era minhas partes ali, cara. a primeira coisa. Apavorado, né? Cadê e depois, cara, depois não sei Depois eu ia me apavorar, gritaçado, correria Você tava dormindo, no caso, né? Ia acordar, tipo, do sexo feminino É, tu acordou, de repente, bah, sou ah, mulher a Primeira e coisa, ah, tu também, qualquer um, né? Que eu olhar aqui, né? Não sei Não sabe Eu, tu... eu acho que eu descobriria, assim, eu ia, tipo, eu ia descobrir Porque o cara acorda, sei. o que o cara vai fazer? Vai fazendo banheiro número vai, um, primeira banheiro, coisa, então, banheiro. tu vai chegar lá É a primeira ué? coisa, tu ia, ué, vou ter que sentar, de pé vou... e vou ter, vou ter sentar. que sentar Ou, ou ia olhar pro <risos> chão seu... E olhar pro chão, acho que molhou aqui, mãe. Acho que molhou aqui. <risos> Ué, é isso aí, já tá respondido. É, essa, tá, tá, faz sentido. Respondeu de uma Não, forma é, que faz sentido. É, é, ok, faz ok, sentido. ok. Acert, errou, mas acertou. Né? Errou, mas, mas acertou, acertou, é verdade. Uh, se tu fosse fazer um filme, tu seria um filme de super-herói, por exemplo? Seria o um herói ou o vilão? Cara, eu acho que o herói. Ah, todo mundo diz herói, herói? Não, eu teve gente que não... já que falou vilão Quem que teve aqui falou Assiste vilão? Assiste os podcasts herói. Ah, eu sei eu quem Eu sou muito do eu bem. Sei. sabe? Eu quero eu bem, sei. quero... Então um herói ah, A não ser o pessoal da La Casa de Papel, né? Que a gente torce pros vilão É, <risos> é, é verdade, Papel, eu verdade Não, mas tem, sabe que tem vários filmes que a gente torce pro vilão? Tem vários, cara É mesmo, qual é o outro? Pô, ah, daí outra história daí... Batman, Cavaleiro das Trevas Eu torcia pro Coringa Não eu não vi o filme mais, não sei. Tu nunca viu não, o, o Cavaleiro não. das Trevas do, do Nolan? Mano, não é, tem... Não é, o Heath Ledger ali é representando. Cara, é impressionante. Tu não quer que o Coringa morra. perca? Tu é. não quer que ele morra? Tu não quer? É, você não sei, não posso não, falar. Não mas... tô dizendo que ele é... Que, que, que, que, é o que ele faz viu? é certo? Não, tal, não, não nada que, disso. É pelo filme, mas pelo Mas é, é pela forma como ele, ele, ele, ele tá agindo, entendeu? Tu começa... Tu, tu vê que realmente... Caraca, esse cara é incrível, Sim. Entendeu? Na forma como Exato. ele age. Entendi. O, o ator, né? Óbvio, o ator. <risos> uh, deixa eu ver. Tu disse herói, tá? Mas e se tu fosse um herói, que, que tipo de herói tu seria? Tu seria superpoderes? Tu, tu, como é que seria? Cara, não faço a mínima ideia. Você ver, um realmente tu e... se preparou só pra pergunta do, do animal, ah, né? Só do javali. Só o javali. <risos> cara, um herói, sei que ele é aquele herói que combate os vilãs e pá, quem faz coisa errada, sabe? É, isso é normal, né? Não fez não, sentido. É, normal, é. Não É, mas tipo, sentido. sei lá, cara. Poder, não sei. Voar é um poder que tu quer, é, cara. Voar Eu acho que todo mundo quer, né, mano? Imagina. É. Pum. Gasolina cara do jeito que tá. <risos> Dá-lhe aqui um retaço voando, cara. Já era, né? Economiza um 10. É, o mais Vota, importante, louco. como é que seria... A roupa desse super-herói não vai é... ser tipo uma cueca por Opa. cima da calça, né? É, cueca vermelha. Super Superman. Superman é. usa uh... cueca vermelha. Já era, não você pode. Fechou ser. tudo. Não, mas fechou agora tudo. a nova versão atual ele não usa mais. Não sei se vocês notaram. Não, isso. vi também. Não, a é, nova mas... versão do Superman ali, dos é ele tá filmes da do Len né, né? <risos> é, Não, as novas <risos> versões ele tá todo de azul e só o que é vermelho mesmo é o símbolo e a capa. É mesmo. Cueca botou por baixo dessa vez. É tudo azul. Ou tirou, azul. <risos> Ele eu usava tava... bota também. Ou era tinha bota da... vermelha eu também. Não, não, depois não eu, eu, mais. Eu tenho a resposta. Era, era a cueca da sorte, ele gastou a sorte. Ah, quer saber? Não vou comprar outra. É, Mandei ma, mensagem pro meu Já. fornecedor, não tinha. Gastou tinha com mais, a mais mas Lane. Mas agora, se você tá mesmo. assistindo esse podcast, segue lá. Magra <risos> Store tem essa cueca. Store que tem a cor que você quiser. Do Superman. Tem, tem a vermelhona. Do Superman. Larga por cima da calça, tá feito. Top. O pior de tudo é que tem gente assistindo a gente. Tem, tem... cara. Quem é que tá assistindo aí? Vamos, Nossa, vamos, vamos dar um abraço. Site, o... o Lauro Santos. O Lauro Santos, na verdade... Vamos no banheiro bem rápido. É... Vai, vai... Nós vamos encerrar. Nós vamos encerrar. quer ir no banheiro? Não, não pode? Então tá. trouxe outra cueca. Vamos encerrar. <risos> o Lauro aqui parabenizou a gente e tal. A gente, com certeza, a gente vai conversar a gente aí, com o pessoal da Sul TV que compartilhou a live lá no... No Facebook deles lá top. 140 e poucas Quase 150 mil pessoas Pelo que eu vi hoje de manhã lá cara, Então cara, o pessoal é tá pessoal, olha, Só agradecer o Lauro Tipo Não tenho nem palavras para falar um Obrigado E com certeza a gente vai fazer uma parceria E eu, o eu, Lauro Estamos estudando aí A gente vai parar E estruturar uma ideia bem top aí para que nós conseguimos agregar Muito mais ainda Trazer conteúdo Informativo Trazer aí curiosidades E a parte Engraçada, a gente trazer um público aí, trazer tipo várias vendas de roupas né? <risos> e a gente vai trazer também, vai dar a oportunidade pro Jason vir também. Não? O que tem O JJ Mariano. O JJ, o JJ, nós vamos trazer ele aí, né? Não, o JJ aqui botou o nome dele, trocou o nome dele, botou madeira, madeira. e arte. Ué. Ah, é outro JJ, será? Pode ser outro, pode ser outro. Pode ser outro. Tem que Pode trazer o JJ conhecido. aí também, trocar uma ideia É um ideia amigo aí. do JJ Mariano JJ... Muita experiência em rádio aí pra trocar uma o JJ ideia JJ, uma hora dessa ele de fazer uma parte de âncora aqui Vou deixar ele na, no, com o um microfone oh, Sabe que o Micro... que, que poderia fazer? Eu, eu, eu nunca fui entrevistado no meu próprio podcast Eu queria fazer isso, tá ah, ligado? Top. Eu queria ter feito isso no meu aniversário, né Mariana? Que eu não falei. fizesse um podcast, que viesse... É, encerrar, trazer o JJ que de repente que pra entrevistar o Mico, Libera, vou lá rapidão <risos> Tá liberado. Lá, né? lá, tá, tá, lá, tá liberado. vou pegar a câmera aqui, peraí. Aí. Pera aí. aí, ó, passou. Peraí, que eu tô com a câmera. Vou pegar a câmera móvel aqui. <risos> eu vou encerrando, né? Ou... Não vamos esperar ele dar. Tá vamos bom. Então. Coitado rapaz também, né, cara? Duas horas sentado na cadeira. Essa cadeira aí não é boa. A gente precisa de apoiador pra que a gente faça aí, tipo, um upgrade de poltronas já. Poltronas? Poltronas? Nossa, mas daí é uma ideia muito. Né? Que só que tá aí assistindo é forte, meu amigo. Olha aí. Só que que Essa, é, como é que é? Audiência, como diz o meu amigo. Qualificado. Fa... Ai, você deixa eu terminar o nome do rapaz. Fabrício Bro. Fabrício Bro, bro, se estiver ouvindo, não tiver, vou cortar isso aqui só pra te mandar que tô te esperando. Tu marcou comigo segunda-feira, dia 2 de fevereiro. Olha aí, hein. Ah, opa, tá um pouco atrasado, né? É. Mas o Bro aí também, tipo, mandar um abraço. 29 pro marco. de fevereiro? <risos> não, dia 2, eu falei, 2 de fevereiro. Ah, tá. O... 29 não existe. Eu acho que. Acho que não. Não é. sei. Não sei, 28, 29. Eu acho que existe, é, é, é Só estando bissexto, é, é. É, entre 1 um e 3. Tá, dia 30, tem. então. Ah, fechou. Tá. 30, 30, 30. Mas mandar um abraço pro Marco De Carlo, que agora a partir das 20 horas tem um programa de música clássicos aí. Clássicos. Sensacional. Então toda semana aí ele fica nas picapes aí colocando a música pelo aplicativo da rádio. Lembrando Aqui, que.. Ó. Rádio. No aplicativo da rádio, você consegue... ABC a... da web. Isso, pode baixar na Play Store e no... também disponível para iOS. Olha, ó. Oh. Ai, não consegui, mais. quase. Mas deu, mas deu. Eu... Voltando aqui, podemos baixar, né? Está disponível ele em Android, para Android, na loja de aplicativo e também para iOS. E você recebe hoje, se você tiver o um aplicativo baixado, você deve ter percebido que você recebeu a notificação desse programa aqui para assistir aqui na Íntrica e... Áudio E vídeo também lá no aplicativo Top. Estamos aí simultaneamente aí, Eu acho umas 10 plataformas pessoal Estamos no Facebook, no Instagram, no Youtube No aplicativo da rádio, áudio, vídeo Passando aí também por vários outros aplicativos De terceiros que compartilham A nossa programação da rádio Só temos a agradecer a audiência qualificada de todos vocês E da minha parte Agradecer você por mais esse episódio Eu não lembro mais, eu acho que esse é o quinto Bah, da segunda temporada? É. Não faço ideia, mas você já perdi Se contas, você né? também não sabe que nem eu, vai lá no YouTube <risos> e, e segue assiste, assiste todos os episódios da segunda temporada, volta que tem da primeira temporada, uhum. foi uma temporada bem legal, vou desligar o dois vezes aqui no WhatsApp... E passo pra você. <risos> Dois vezes. Duas <risos> <Dois>, né? <risos> Lembrando também que agora a gente está lançando os cortes lá no TikTok. Não pode falar direito o nome, mas vocês sabem qual tipo, é o aplicativo. É, lá no TikTok. É. No, lá no aplicativo vizinho. Eu é, não curto muito falar vizinho. assim, tá ligado? App vizinho. Enfim, Bom, uh, enfim, estamos lá também lançando alguns cortes aí devagarzinho, iniciando agora naquela plataforma. Uh, o que mais que a gente está trabalhando também, Renan? No... Vai ter os cortes em breve, vai ter cortes aqui dos outros podcasts, né? Isso, nós estamos. Até o, o Marco me perguntou ali, nós vamos centralizar todos os cortes. Vai ficar tudo no arroba ABC da Web. Ah, Facebook, top. Instagram, YouTube, top. aplicativo, site abcda.com. A gente vai centralizar aí, está uh, numa constante. Olha que palavra é. bonita. Um constante, constante. crescimento Pegou. E a gente tá aí tentando direcionar um pouco Pro pessoal se encontrar também, porque daí Como a gente acaba fazendo podcast, que tem o Jason, por exemplo tem o um podcast no canal dele Sim. Mas às vezes a pessoa que assistiu o podcast Lá na rádio ABC da web Às vezes não acaba recebendo o Facebook, Instagram, Youtube, quem trabalha com as redes sociais Sabe que eles são bem bem Não entregam o conteúdo da forma que Mesmo seguindo, às vezes eles não entregam O conteúdo, então a gente quer ir disseminar mais ainda, todas as, em todas as plataformas, nosso conteúdo. Sim. Hoje nós temos aí 23 podcasts semanais, a grade, vou postar segunda-feira atualizada, hum. e toda segunda muda, entra podcast novo, entra programa Top. novo, e muda horário, a gente tenta, por exemplo, o Jason, a gente tá fazendo horário hoje, a gente começou mais cedo, a gente esticou um pouco mais, porque a, a ideia mesmo é ser a noite pro pessoal estar tá em casa, colocar na TV, assistir. qualidade <risos> lá no YouTube, lá pessoal, ó sensacional nós nós temos aí eu acho que acho que deve ter um média de quase mil eu acho cara podcasts eu vou contar ali tem como fazer uma conta ali já no YouTube assim em todos os canais tem muito ah, falando fico. nisso Só eu esqueci no... de dizer nós estamos no Spotify também cara. Ah, Spotify é tem, mesmo tem fica no Spotify lá e a entrevista faz. toda lá isso Explica aí a, lá. amanhã a gente faz ali a demora um dia para Pra fazer o upload, né? Uhum. Mas tem ali o Spotify e Apple Podcast. Tem... Que Disney, top, tem Spotify todos os não todos sabia, blogos, cara. Mas, mas... Mas não, não mas tem, divulgaram não tanto tem, esse Spotify, né? Tanto, meu, ali mas no... também tudo, cara. É, meu, se procurar, botar na internet, nós sabe até quando Sim. nós estamos no banco. Três <risos> <risos> <risos> reais. <risos> Irado, o Spotify <risos> eu não sabia mesmo, cara. Não, tem. tem, tem, tem. Só tu viu, quantos podcasts já participou assim? Primeiro. Primeiro. Primeiro? Vai, Primeiro. Cara. Aí, Os outros foram bem não. melhor né? <risos> <risos> Quero só agradecer. Assim beleza? foi. <risos> é. Obrigado pela oportunidade, obrigado, Gabriel, por ter. Dá. Semana passada a gente é teve assacional. que pular por um, por um motivo, uh, mas a gente aí tá... Eu nem ia falar, né? eu nem ia falar. É, mas o pessoal tá ligado, quem tá ligado pede, né? Ô, é. oh, tem programa, cara, eu tô aqui, às vezes a gente se atrasa um pouquinho, porque às vezes sai de um programa que esticou, que nem esticou. Se tivesse um outro, a gente ia atrasar um pouquinho o sim, outro, sim. sabe? As pessoas ligam, irmão elas ligam pro pessoal do programa, mandam mensagem tá e aí, aí ah, ah, tô... eu falo vou Os botar minha cueca, fala. já tô indo tem, tem, tem <risos> participante que cobra também, tipo oh, tu, tu não ia me chamar é? E tipo, cara, eu vou, mas é que tem uma lista Sim, entendeu? tipo tem é, uma programação toda Tem uma programação, tem, tem bastante gente então, pra vir E como é uma vez por semana, a gente tá pensando Em ampliar, talvez duas, mas É, é, é, é meio, mais trabalho, é né? dobra É mais trabalho, dobra. dobra o trabalho, então A gente tá pensando tem que aí. Preparar. Né? Tudo está tudo, tudo sendo estudado, né? Isso, estamos tentando, vamos se Atualizando e moldando, né? Uhum. Como as plataformas, hoje tem várias Coisas, nossa, plataforma aí, pessoal, segue a agência Vc da web ali, tem conteúdo ali de praticamente a cidade toda. Ah, eu acho que era isso, eu acho que eu já falei demais, o podcast Sim. vai ser <risos> Renan e Jason agora, né? Porque... <risos> mas é isso aí. Obrigado por me convidar para fazer participação nessas coisas. Eu brinco um pouquinho, mas show é. eu acho que tem que ter essa parte de humor, a gente uh, vive com a parte, vamos dizer assim, já... A vida da gente já não é fácil, todo mundo aí tá correndo atrás, então um pouquinho de humor é legal, e eu acho que esse podcast ficou muito bom, muito Fale bom. Eu você também. Não vou precisar nem pagar ali o espelho, faz bem certinho que vai receber um... <risos> não, não vai nem cobrar, vai ser muito top. Agradeço <risos> imensamente a todos vocês, tá contigo, Jason. Tá comigo? Tá comigo a mão. Mal... Ah, então tá. Ó, veio a câmera até pra mim. Meu Deus do céu, agora, agora complicou. Agora fiquei meio Tô tímido. Nervoso. Fiquei nervoso, fiquei <risos> tímido. Enfim, galera, a gente vai vai encerrar aqui o nosso podcast mais uma vez, muito obrigado por a sua audiência, pela sua parceria, pela sua paciência aí nas nossas brincadeiras e tudo mais uh, lembrando que sim, estamos em praticamente todas as redes sociais estamos no Facebook, no Instagram no Youtube, no Spotify TikTok e, e, e olha, e tudo que tu possa imaginar aí, como diz o Renato, você Renan, falou é, TikTok? é ah, não, é. eu falei TikTok é diferente? É, é em russo. Eu errei aqui o Facebook. É, é em russo. Cara. Não, eu, eu quase falei. Eu quase, quase falei. Ele é chinês. É o um aplicativo chinês, lá. Enfim, é o TikTok, né? Flash. Enfim, estamos encerrando aqui mais uma vez mais o um programa. Uh, obrigado Gabriel pela sua presença, por trazer todo o conteúdo. que que tu trouxe aí tanto na parte relevante quanto nas brincadeiras também é importante também trazer o um, um humor trazer a brincadeira Esse negócio eu, mais leve né eu sou um cara que que defende muito isso e cara é isso cara obrigado cara obrigado por vir trocar essa ideia e, e trazer o conteúdo aí para o nosso para o nosso programa vou passar a bola para ti agora para te, te despedir e mandar um abraço para quem tu quiser e tudo mais Cara, só tenho a agradecer também. Hoje, pra mim, nem foi um podcast. Foi uma conversa aqui. Parece entre amigos. O negócio fluiu muito massa, é a cara. Eu a vou... gente riu, se divertiu. O Renan ali é sensacional também. O Renan tá de parabéns. parabéns. Tô, tremendo. tô tremendo. Eu gravei, meu. Tu, tu gravou você... mesmo? As obras. Meu... Ah, te... tava, eu... tava muito nervoso no começo, né? Não, no começo eu tava meio assim, né? Eu ansioso. Grafico, né? Primeiro, ansioso, verdade. A palavra certa agora, filmou agora mesmo. Agora tu vai ficar nervoso. Aí, galera, eu tava aqui almoçando pra eles. Olha meu nível de... E tu filmou, não filmou nada Mas queria agradecer, os... Pô, vocês dois, sensacional cara Muito top mesmo, que nem eu falei, parece uma conversa entre amigos Eu nem senti Sim. que tava Passou aquele nervosismo, depois dos dois minutos aqui Já de conversa, a gente já tava rindo, já tava conversando Agradecer o Mico, o Cara, sensacional mesmo, agradecer a todos os ouvintes Também, que participaram aí Ouvindo e comentando E abraço, queria mandar abraço pra geral aí Pra todo mundo, falei que ia mandar um beijo pra Vanessa também Vanessa, tamo junto, meu irmão que também Acompanhou aí a galera toda, e é isso aí, brigadão pelo convite mesmo E tamo aí de portas abertas Se quiser convidar de novo, a gente vem de novo e troca uma resenha Toma um chá, um café E é isso aí Quem brigadão quiser mesmo. te seguir Verdade, quem quiser me seguir nas redes sociais O Instagram é pessoal, que eu posto mais videozinho de comédia, coisa nada uhum. uh, Gabriel Underline Constante E o da loja é Gabriel Opa, e o da loja é Magrinho Underline Store Precisar de roupa, alguma coisa, tamo lá Só chamar, conferir isso. o nosso conteúdo lá Já vai ficar bem por dentro de tudo E é isso aí É isso aí Estamos encerrando mais uma vez, agradecer aí... Aos nossos apoiadores aí, no caso é o Casas Vermelhas, que tá aí nos apoiando Também aos antigos patrocinadores aí, apoiadores do programa aí Muito obrigado de coração por tudo que fizeram Hoje a gente mostrou bastante da história aqui do podcast lá no começo, né Renan? Relembrou e, é, a gente relembrou bastante coisa aqui E agradecer aqueles que apoiaram lá no começo, isso é muito importante também E aqueles que também nos assistem lá desde o começo, quando a estrutura era pouca Mas já botavam fé no nosso projeto aí e tudo mais Uh, por hoje é só, semana que vem semana que vem talvez, eu acho que semana que vem é na terça hein Renan, acho que a gente vai estrear aí num dia novo da semana então pra você que não tá seguindo ainda segue lá, porque segue. vamos passar lá no Instagram, é... Topcast Show pelo amor de Deus, não deixa de seguir, que vai perder o conteúdo pra ficar por dentro de todas as novidades aí, acho que semana que vem talvez tenha dois, não temos certeza ainda mas provavelmente será na terça-feira às... às nove ou às oito a gente não bateu o martelo ainda né partidas vinte e uma a partir das 21 horas da noite, é. Toma, é, um e, que pode ver. é um horário mais mais light assim para todo mundo assistir. E talvez se, se der certo, vamos manter na terça-feira às 21, mas talvez a gente uh, continue nesse horário da sexta 5. O, o único problema da sexta 5 é que nem sempre a galera pode vir. Eu tô sempre chegando atrasada, <risos> é, é bem complicado. Caramba. Mas enfim, Fiquem atentos aí às redes sociais do Topcast Show em todas as redes sociais, arroba TopCastShow, não tem erro, é o único, exclusivo, é esse o nome e pronto. Enfim, mais uma vez, obrigado Renan por, por, por dirigir aqui o programa, por produzir, por tudo, por, desde a parceria que a gente teve desde o começo aqui, desde o começo ele foi um cara que, ele, ele insistiu junto comigo nessa ideia, não é fácil, não é fácil insistir nessa ideia, tá? Mas graças a, a gente ser pioneiro aí nessa história, hoje aí ainda bem tem bastante podcast rolando, a gente conseguiu consagrar aí o estilo e o modelo aí do, do formato, digamos assim, né? para todo mundo aí que quiser vir hoje e precisar e quiser fazer um podcast e, e tem a ideia, pode hoje simplesmente chegar aqui na agência BC da Web do Renan, trocar uma ideia com ele e, e, e consegue abrir o seu próprio podcast aqui. Mais uma vez, obrigado, Gabriel, pela parceria, por vir hoje trocar essa ideia. Obrigado à audiência, obrigado a todo mundo. Valeu, vamos encerrar agora, dando um tchauzinho. Falou!